Olá, olá, boa noite a todos. Hoje temos aqui, hoje temos aqui o Faísca sem microfone e temos aqui uma nova cara que tem um o, o sapito, que é a Rita. E vamos começar aqui. A Rita vai fazer aqui uma apresentação que é para a gente depois continuar com a live. Entretanto, está aqui um amigo nosso que ainda está a chegar. Ele, ele, ele não está dentro de um táxi e está a caminho do estúdio. Rita, explica lá então aí a gente. Quem é a Rita? E fala lá um bocadinho sobre a ti, por favor. Ah, então, boa noite. Boa noite. Eu, o meu nome é Ana Rita, então, Argos91, que é o meu user da Web3. Uh, então, eu sou uma criptoentusiasta, digamos assim, como quase todos nós que estamos aqui. Uh, comecei a minha jornada na cripto, se calhar finais de 2021, inícios de 2022. Entrei através de um projeto de NFTs. E eu adoro NFTs. Também o eu, também é, eu. O futuro é NFTs, uh, para tudo <risos> e mais alguma coisa. E pronto, uh, já tive aí alguns percalços com, com os investimentos no ecossistema da Terra, não é? porque há muita gente que foi quando a Luna estava a cair que, que fez uh, bons negócios, eu tinha um negócio fixe uh, em liquidity tipo na, nos, no Astroport no ecossistema da Terra e era muito difícil, pronto, até aquilo ir de vela né? e olha lá e tu chegaste a ganhar alguma coisa com a Luna depois da queda? não, porque é assim, eu tinha uma, uma grande parte do meu portfólio lá investida mas tipo Demasiado. <risos> e agora, pronto, agora tenho que refazer a coisa. E o trading era uma das formas que eu queria refazer o meu portfólio. Faz bem, faz bem. É assim, epá, a gente às vezes cometemos erros. Aprendemos com os nossos erros. Às vezes com os erros dos outros. Há outros que nunca aprendem. <risos> epá, é assim a vida da cripto. Pronto, gente, isto tudo é possível. Não há sempre muitas surpresas. A Rita hoje, hoje estava... Ontem, ontem, na live Estava vai a falar sobre uma cena sobre o Vital e queres começar por aí Rita. Sobre o paper dele, dos yeah, solbantes. Yeah. Por exemplo, dos... por exemplo. Sim, sim. Uh, eu não sei se vocês já leram o paper ou não. Uh, eu li um bocadinho, mas tá pode explicar sim. aqui por alto é o que é que se trata. Pronto, um, o que ele, o que eu retive do paper foi, eu só li 17 páginas, o paper tem 36 páginas, um, então ele falava em questões porque ele já tinha deixado claro que não gostava dessa ideia de brincar com NFTs, com, com macacos, e ele sugere, um, basicamente, uh, na minha, daquilo que eu retivo foi a tokenização da sociedade. Em que uh, cada soul, cada user, tem os soulbound tokens, que basicamente, por exemplo, fazes um curso na universidade, recebes esse token da NFT, que está lá descrito toda a tua informação, mas tu não podes vender nem passar esses NFTs, ou seja ao longo da nossa jornada, íamos uh, colecionando NFTs e em que isso era altamente útil para a sociedade verificar que nós não estávamos a mentir, digamos assim. que uh, Era mais transparente e clara a sociedade dessa forma. Uh, eu, sinceramente, acho que isto acaba... Tem áreas tem de utopia que vai acabar em distopia, sinceramente. Hum, que mais achas, é que, que, isto é, achas que isto é, é negativo? Achas que isto é positivo? Não é questão de ser negativo ou positivo, é que a parte em que eu já estava estava a falar de, das AIs e do machine learning e dos bias de, da programação de, de que existe, e, e aqui a ideia era tornar, tornar um, unbiased o sistema. Só que isto é aquela velha dialética de vai um comboio, vai descarrilar, vai lá tipo um médico pode salvar, não sei o quê, vais tipo salvar ou vais deixar as pessoas todas morrerem. Percebes? Acho que acaba por ser um, um bocado essa a escolha. E nós na cripto, com este, por exemplo, este Black Swan que aconteceu em relação à Terra, nós temos vindo a errar várias vezes e a aprender com esses erros. Aliás, a própria Ethereum. Uh, já tinha sofrido um fork uh, quando foi a situação da MakerDAO. Ou seja, nós vamos aprendendo com os erros e, e transformando, só que há determinados erros em que se calhar depois não tem a volta atrás a dar. E uh, registar um ser humano na blockchain e fazer dele uma consciência digital vai fazer parte do futuro, não é? Mas a forma como é feita essa digitalização do ser humano e quase a transformação em homotecnos, uh, acho que tem que ser muito bem pensada e, e o Vitalik tem uma opinião, pronto, assim, um pouco Mas é, matemática. Ele, é assim, ele, ele, por trás dele, existe, eles são oito, eles são oito pessoas e, e a cena é, é que é assim, eu estou a compreender aquilo que tu dizes, porque a gente se descuida qualquer dia, quando nascemos, levamos um chip, não é? Uh, e está a caminhar pensado eu acho que isto, isto pode vezes. ser bom pode ser bom se tiver nas mãos corretas, mas pode ser mal se for nas mãos erradas e vais correr o risco? o que risco, é que não? vocês Você acham aí disso? o Faísca o Faísca e Carlos, o que é, questão, é? Fisca. Acho Fisca bem, e, claro, acho que acho vocês bem. acham? achas bem que vai ser um frito o Faísca o Faísca está na boa o agarra, agarra na, na, no chip e dá-lhe um choque, e um choque. <risos> é, eu, eu não Achaste tenho muito, que... oh, muito... Eu acho bem, não, não tenho muita opinião uh, sobre os chips. Não. Sei yeah. é, se é que eles cada vez estão mais, estão mais avançados. Por isso acho bem, acho bem. Acho que não, acho não. Que... Exato, e caminhamos no, no sentido certo. Acho que certo isso. É não, eu quero contestar. E eu também quero contestar. Opa, Vamos agora. Vocês, vocês viram, não sei se vocês veem o podcast do Lex Friedman. Ele fez um podcast com a Grimes. Sim, sim. E ela lá fala nessa situação de que, na visão dela, que ela é um bocado tecnocrática, é? E também estamos uma, a falar de uma mulher que esteve ao lado do Elon Musk. Pronto, ela não há de ser um, um, um cérebro vazio qualquer. Ela já, um, por ela, é assim meio excêntrica, não é? Ela é muito excêntrica. É aquela que parece gótica, não é? é? Não é bem gótica. Que é assim, é assim um... é sim é um... uma cena híbrida. É um híbrido do futuro, de bem, Final oh, Fantasy, pô, e acho bom. que... <risos> é assim muito fiel. Mas, dela... yeah, mas a visão dela é assim um bocado à frente, não é? Yeah, e para ela, o que ela diz é que neste momento nós já estamos a transacionar a nossa evolução de homo sapiens sapiens para um, homo technos. E que, por exemplo, se pegássemos uma pessoa e fizéssemos um, um MRI, um, um TAC, uh, à forma do cérebro de uma pessoa que viveu na Idade Média, íamos ver que era uma forma completamente diferente de organização de, de como nós somos agora. Porque como evoluímos passo a passo com a tecnologia, Sim. os telemóveis, os computadores, tudo isso, a nossa organização mental tornou-se diferente e os nossos níveis de atenção tornaram-se completamente diferentes. Ou seja, nós estamos a transformar-nos num, numa nova geração de ser. E aí depois também entra a parte da Neuralink, dos cyborgs, não é? dessa automatização, até da própria consciência, consciência registá-la na, na blockchain e, e criar AI's que podem falar, não é? alguém morre, mas nós continuamos a falar. Dentro do, do, do mesmo tipo de pensamento, já. Yeah. Exato, tipo, e, e eu, por exemplo, eu gosto de, muito de JJ Abrams e a última série que ele fez foi Westworld, está para sair agora a próxima temporada. Tu tens lá uma, uma altura, nesta última temporada, em que é um bocado assim ele fala com uma pessoa, mas essa pessoa é uma AI, que só lhe está a responder. Exatamente. Eu ando a estudar AI, man. Eu ando a estudar boa AI, meu. Yeah. Olha, eu, eu, tive, eu tive dificuldade em, em, em ligar uma à cloud do Google, não consegui. Acabei por optar por, por outra opção, pá, porque o Sobert, que é aquela mascote que nós temos lá no nosso grupo, aquilo é a learning machine, estás a ver? Mas a EA que eu conseguia agora finalmente cair, ao oh caraças, ah, meu, que aquilo não é fácil. Uh, tive que meter num chat de teste porque eu não posso pôr lá na comunidade, sabes porquê? A outra não falava nada. Esta não se cala. <risos> <risos> Estou-te a, estou a dizer porque repara. Eu digo qualquer coisa, ela responde logo. É pá, se eu meter aquela EA no chat, eu até posso pôr há 5 minutos só na brincadeira. Mas qualquer pessoa que gostaram em qualquer coisa, ela vai dar resposta a toda a gente. Pá, então ia ter o dobro. E se isso, a gente tem para aí, e de há... de direito, ou... é pá, n... pá, 85%, 90%, o tá acerta para aí uns 40%, porque ele ainda está a aprender, o Soberto é, é uma machine, que, é uma machine para aprender, não é? que está, a e há... é, não, mas, é mas eu claro. falo, eu falo, não podes é falar noutra língua que não seja inglês, senão não eu começo a falar em três línguas, é na mesma frase, estás a e ver? E eu a é é é é português é português não português se cala meu, árabe. não se cala, eu venho aqui, olha, agora lembrou-me que eu tinha... A lá vai eu, eu, eu ando a fazer testes, estás a ver? isto é bom, pá, porque eu não gosto de estar a usar o Google, tipo, metes uma agenda online, alguém pode ver, epá, não é que eu faça nada de mal, mas epá, acho, que está, é, epá, acho que há uma grande falta de privacidade. E isso que a Rita disse sobre, sobre estar a epá, fazer esse tipo de coisas, a gente vamos perder aos poucos a nossa liberdade. Hoje é numa coisa, amanhã é noutra, depois é naquela, às tantas quando andamos por isso. Estamos completamente. Olha, o exemplo da Inglaterra, aqui não é, é o Big Brother. Aqui não é o Big Brother completo. Não sei se é a China, pá, também já aquilo está uma coisa já exagerada. Acho que é a China, não é? Na e as gente estamos tem... a dedicar. Sim, sim, diz. Na China ele já tinha o Social Credit System, em que há pessoas que deixam de poder utilizar transportes públicos porque. Ou não puseram lixo no contentor, ou tiveram uma multa. Tipo uma um coisa castigo. Assim. Yeah. Yeah. Olha, olha, e a gente estamos. A, olha, ainda bem que tu falas nisso, ainda bem que tu estás a falar de tecnologia. E há uma coisa muito. Há uma coisa que está oculta à um, mentalidade de muita gente, que é o seguinte: a gente sabe que até 2030 os carros têm de passar para o elétrico. Só que as pessoas não, não topam que eles quiserem mandar parar o carro por alguma razão, imagina que tu és procurado num país, alguma coisa qualquer, eles podem-te mandar par parar o carro, Ou sim, se um podem saber onde é que tu estás, podem parar o carro, podem, imagina, perseguir-te, param o teu carro, pá, podem fazer, e é assim, esse tipo de técnico de imagina, uma moeda digital, uma moeda digital feita por um governo, é um dos maiores perigos que podem acontecer, eu vou-te dizer porquê, tal como tu estás a dizer que por uma pessoa não ter despejado um lixo ou não sei o quê pode ter uh, consequências uh, a algum nível, eles não olham digital, exatamente, eles podem guiar as pessoas para uma utilização só naquilo que eles querem, podem-te proibir de usar o dinheiro, se houver alguma coisa podem-te bloquear a conta toda, é pá, isso é estar a pôr a, a tua carteira nas mãos do, do governo isso é um grande perigo, estás a ver? Mas assistiu, isso já se assistiu agora nesta situação dos camionistas na, no bloquearem Canadá, fundos. bloquearem os fundos e os crowdfundings, um, isso é uma coisa que era inimaginável há uns anos atrás para nós, mas também não havia se calhar esta rebelião, Aqui a questão de, das carteiras e a cena do not your keys, not your wallet, está nos exchanges, as exchanges podem também, opa, trancar os fundos. É, vai ser sempre, este tema acho que vai ser recorrente e complexo até 2030. Essa situação dos carros, a mesma coisa. Eu já li uma notícia, acho que era de um jornal alemão, relativamente a isso. Se o carro detectasse dentro da atmosfera que tinha, tipo, álcool, eles não te deixavam arrancar o carro. Ah, e erva? Epá, isso não sei, mas estás a ver. Isso imagina, era na boa. Não é o condutor. Não é o, não, não é o <risos> condutor está um verde, é é o que, é um condutor que sim, está... Sim. Pode não ser o condutor que está localizado ao sentir -se esse cheiro. Pode ser a pessoa que está atrás, hum. estás a ver. Já aí a própria tecnologia não, tem, tem falhas. Porque tem que haver o conteúdo humano sempre a tomar a decisão. Ou então pois. é só a máquina que lá está. Te leva para não yeah. sei onde eles estão atrás de ti para param tu o carro. Exatamente, assim. exatamente, um, tem, também, os carros da Mercedes. Estou a Portugal, mas já há muitos anos que trazem um GSM Modem. E até com o intuito de se tu bates, podes falar com o um operador e pedes ajuda. Olha, e, olha, podem, desculpa, podem, uh, -o uh, aqui o bom. Gustavo. e yeah, Já podem, podem. Olha, olha aqui o que é que o Gustavo Santos. E o carro não é a uma esquadra mais próxima. mais <risos> é, agora... direitinho para lá. <risos> Achas que estás agora a fundo <risos> e estás aí para a esquadra. E uma ah, coisa. Olha aqui, cara, não sei também, um grande abonete aqui a todos. O Gabriel Matos, Gustavo Santos, o João Ferreira. Olha aqui, GSM é algo é, é, é, é um super ultrapassado. Já, é, pode escrever. Olha é, uma coisa. Eu acho engraçado é pai é, é perfeito ainda a bocado a gente é não ter conseguido ouvir uh, aquele áudio é daquele vídeo estás a ver é, pai ele acaba por ser um influencer antigamente eu não, eu não quero fugir aqui ao tema mas eu queria dizer isto uh, uh, pai eu, eu, eu acabo de ser um influencer fala sobre várias coisas é da moeda etc e eu lembro-me que antes de haver a internet já havia influencers estás a ver a minha mãe dizia-me meu filho cuidado com os influencers e eu what é, the fuck, claro, influen... e um gajo ia na rua e um gajo ia na rua e, e vinha um influencer então vinha o um gajo assim bilhas. oh man oh man queres dar uma passa que isto é fixe era um influencer. <risos> <risos> e, os influencer de, de, de. e depois apareceu a internet continuando aqui sobre o que a Rita estava a dizer é assim vocês já viram nesses filmes assim mais avançados que está em 2080 ou em 2200, ou assim, um filme assim muito avançado, em que existe uma tecnologia implementada por o governo, mas há sempre aqueles gajos que são a rebelião. E eles uh, usam a, a, a tecnologia de EC para co tentar contrariar o sistema. Eu acho que isso vai acontecer no futuro. Ou seja, se a tecnologia cair, ou, aliás, a tecnologia já está em mãos erradas, mas se ainda piorar, não é? Eu acho que também haverá alguém que vai sempre tentar ECAR e tentar arranjar uma solução para todos os problemas, porque o ser humano há vai sempre haver resistência, eu acho, que isso, eu acho que isso vai acontecer, tanto que também já me disseram assim, olha lá, isto falando sobre o wallet, isto sobre tecnologia, Ai, ah, agora quando vier o computador quântico, as carteiras vão todas a vaguinhos. Porque aquilo, porque é assim, tu com um computador normal, precisas de não sei quanto tempo, acho que uma vez no, no meu curso, vai, não sei se o gajo disse que era um milhão de anos, ou não sei o quê, para conseguir atingir o total de número de vezes que tinhas que tentar com um brute force para descobrir uh, uh, a sido correta. E então uh, foi dito que, pá, se houvesse então um computador quântico, aquilo ia deixar de ser um problema. E o Ivan disse uma coisa muito inteligente, ele disse assim, não, porque nessa altura que a tecnologia quântica estiver disponível, okay, a gente também pode okay. usar o quântico para combater, para okay. uh, também usar, portanto, eu acho que no futuro, se acontecer, portanto, que o vídeo de hoje era é sobre o impacto é, é da cripto e da tecnologia que, uh, que nós uh, dispomos hoje, uh, esse impacto nós já estamos a sofrer e cada vez... Poderá ser pior, daí que se cair em boas mãos, tudo bem, pode ser bem usado, por exemplo, a blockchain pode ser usada para haver a votação. Eu agora não tenho aqui a foto, mas tenho aqui o caso de vários países depois posso mostrar, em que está a ser implementada coisas muito boas em vários países. Olha aqui, mesmo, olha aqui esta foto. Mesmo não sendo legal tender, mesmo não sendo legal tender, eles usam a, a tecnologia blockchain. Partilha na aí, Isso é o tempo que demora a desqualificar uma password. Depende também como é que tu estás a descodificar, la não é? Se for um bruto force ou. Porque há várias maneiras. E aqui de... é bruto force, brute. É um, é um bruto force. É um é ataque dicionário, boa. basicamente. É um, é um ataque dicionário. Olha, e esses, esses ataques também metem lá letras de música, metem a Bíblia toda, metem porque as pessoas vão buscar estes, essas coisas assíduas. Uh, estás a ver, tipo, palavras eu sei, eu e não sei o quê. Eu, eu misturo várias não línguas. É só, eu misturo não é só. Não é só. O dicionário tem que ser muito maior. É, pá, tu não estás a ver a quantidade de, de, de probabilidades que há para tu tens que Aquilo ele não dá para descobrir assim se mais nem menos. Daí que se as pessoas usarem uma, uma, por exemplo, todos os anos mudarem a password. Estás a ver, ainda vão dificultar mais ou se acrescentarem uma nova palavra, de carteira, ainda ainda, ainda vão de carteira, Mas sim, eu acho que quem, quem tem. Mas muito, não pode fazer reset. Faz Sim, pode fazer reset e fazer uma nova, não é? Eu acho que não, aqui, assim por exemplo, não, assim não. voltando aos computadores quânticos, sim, sim. Na, na, na conversa também do Lex Friedman com o Vitalik, nas, acho que foi na segunda, em que ele tocou nessa situação do assunto se a blockchain estaria em risco caso os, pronto, se fossem utilizados computadores quânticos. Ali, a resposta do Vitalik foi mais que, que não, que não seria. Mas eu acho que é um caso profundamente válido. Agora, a situação de o EC e haver também o, o contrafluxo, não é? Da, da resistência. Sim, sim. Os computadores foram uh, espalhados de forma massiva e a tecnologia foi dada a toda a gente para ser implementada com maior rapidez. E toda a gente era uma novidade dos computadores e toda a gente aprendeu, pelo menos, os básicos com um computador quântico já não me parece que vai ser assim, porque de facto vai ser um risco se toda a gente puder saber trabalhar com um computador quântico, estás a ver? Um, acho que uh, eu, eu gosto muito de séries e há uma série americana que se chama American Gods e o fim da série termina com um, porque os vários deuses é o deus dos mídias, o da inovação, o de, e contra os antigos e aquilo que acontece é que o deus da mídia no fim prende o deus da inovação e eh, explica-lhe que o século XXI não é o século da informação, é o século da manipulação porque é fácil manipular a informação e manipulares o comportamento do ser humano através dessa dessa informação que lhe é dada sim, sim. Um, e, e eu acho que aqui a situação dos computadores quânticos, a própria cena dos soulbound tokens e da tokenização toda da humanidade, acho que vai ser preciso ter muito cuidado com, com essa parte para não estarmos a ser levados a acreditar em coisas que não são realidades. E depois Sim. quando metes ainda por cima VRs, IARs e metaversos em que as pessoas... Estão desconectadas delas próprias e do contacto com outros seres humanos e estão a viver. Fisicamente, sim. Estão a viver no mundo digital, no mundo mental, somente mental. Acho que vai acabar por dar cabo da empatia, e, e isso acho que já se viu nas crianças, com esta situação de elas terem ficado isoladas em casa e fechadas, e isso foi terrível para o comportamento humano porque nós somos seres humanos sociais yeah, fomos feitos para, para conviver e não só para conviver, para, para criar em auto, entre ajuda uns com os outros, foi assim que nós evoluímos e, exactly. e fecharmos todos, cada um no seu quadrado e isolados acaba por não, destruir o nosso gênio criativo e yeah. também a nossa empatia e a, evolução, e a evolução, evolução também e outra coisa, já que tu falaste em EA, é assim, a EA dizem assim ai ah, um dia já vai dominar o mundo não a aí já está a dominar o mundo só que as pessoas não se percebem yeah. há muita manipulação por exemplo tu quando escreves alguma coisa no Google tu estás a falar com a EA mas tu não sabes tu já tens por exemplo tu quando vais fazer um crédito a uma empresa essa empresa vai introduzir os dados que tu metes lá numa EA, a EA é que vai decidir se te dá crédito ou não já Sim. tens EA a decidir tu tens EA em mais sítios do que o que tu pensas está implementada em muita coisa e está a tomar decisões que podem prejudicar a vida dos seres humanos. Olha o crédito é uma delas. Estás a ver, aí é de ser do crédito se é um bom, se é um bom pagador ou não. Tipo, Exato. por exemplo, e, diz, diz. Eu não chamaria inteligência artificial a isso. Eu, pronto, mas aprendi é aprendi a mas aprendi é, a é tu, tu és também, mas é porque causa é, a introduzir é. dados e ela vai ter, ter uma decisão sobre sim, os dados. Estás a ver? Isso, isso, é um isso é só um algoritmo muito simples, muito linear. Não há ali nenhuma inteligência, como, ou seja, a nossa inteligência humana sim. é mais do que inteligência, tem, nós temos consciência, não é? sim, sim. temos emoções e tudo isso é muito difícil, é muito diferente da inteligência. E, ou seja, há pessoas Sim, mas aí, aí a nunca vai-se comparar a, ao, ao é cérebro humano, dá. é óbvio, no não é? Valor, eu chamava só algoritmo. Não Houve alguém que decidiu é. ou, ou seja, Isso o é processo tudo. que antigamente Isso era é feito Decisão, por exemplo, num banco porque a situação do crédito estavas a falar era, Esse processo antigamente era feito de forma manual Havia um, umas guidelines, é? tinhas um fluxograma Para seguir Ok, a pessoa está cá, tem mais de 18 anos Aquelas regras todas E depois o, o técnico decidia E às vezes aí introduzia erros porque se calhar era amigo do, do, ou era amigo de alguém, o cliente, e favorecia, fazia ali uns favores e depois os bancos tinham problemas. E agora, ao automatizar isso, com um algoritmo e um computador a decidir, mas não é o computador a decidir, foi, foi programado para e evita os erros que antigamente poderiam ser feitos. Portanto, nesse sentido, eu não chamo de inteligência artificial, porque a gente fala de inteligência artificial, parece uma coisa muito, muito, muito futurista, mas isto tem 30 anos, 40 anos. O algoritmo é: se tal acontece isto, quase contrário, acontece aquilo. E uh, isso já era feito por pessoas. Depois se erravam, não validavam bem as informações, não... etc, etc. O que então, também não era bom, não é? Agora, outra coisa é que tu tens, por exemplo, ligas para uma empresa e estás a falar com uma, com uma, com uma inteligência artificial e penso, parece que estás a falar com uma pessoa igual e consegue te enganar. Exatamente. Isso, isso e é, é um um um há yeah. e, é e para além da, da inteligência artificial, ainda tens agora outra questão, que são... Uh, os deepfakes, ou seja, consegues ter vídeos de animados sim. de pessoas em que Parece é um que é yeah, yeah. É trocas um, a cara. Yeah. É uma ou yeah. seja o que for que está ali a mexer-se, a comportar-se como um ser humano, mas tu não estás a ver um ser humano, tu sim, estás sim. a ver sim, tem mais um verdade. render. Sim. Yeah. Mas olha, já agora vamos falar aqui, aqui muito rapidamente sobre aqui, uh, porque isto não é só coisas más, <risos> também há coisas boas. Vamos aqui só ver aqui um, exemplos aqui de como é que a blockchain está a ser utilizada aqui em vários países, isto é do curso blockchain 101, como os governos em todo o mundo estão usando a blockchain, ou seja, mesmo não sendo legal tender, a blockchain está, por exemplo, na China, está usando a blockchain para alimentar os seus dados, saúde e manter a logística. Por exemplo, aqui, no o que é que é isto? Isol of Man em algum país, meu? É, é um país, sim. É? este é, país lançou esse, uma esse série de é esquemas bom. como oferecer suporte blockchain para empresas para entregar a blockchain junto com regulamentos, proteger a fraude, porque a blockchain ao fim ao cabo é basicamente isto, é tentar proteger a fraude, não é? E o consenso, etc. Para empresas para entregar blockchain junto com regulamentos, proteger a fraude de forma de setores, de forma de setores de gaming e muito mais. A Austrália, o governo da Austrália, Está apoiando um projeto de sustentabilidade de açúcar em blockchain. Outros projetos, como preservação dos direitos humanos, redução da pesca ilegal, liquidez imobiliária, estão a caminho. Temos aqui Dubai, quer conduzir todas as transações usando o blockchain até o ano 2020. Eles também estão trabalhando em adição de pagamentos de contas, a pedidos passou. de visto, renovações. Sim, sim, sim. Isto tudo mas, são mas, coisas é, é, é, que já estão. Exatamente. Isto já está implementado desde essa altura. Em está aí um eco. A uh, cidade de Zug, que é aqui na Suíça, está aceitando criptomoedas como pagamento por serviços públicos, portanto podes pagar com, com criptomoeda em Zug então aquilo é, é o vale uh, dos Estados Unidos dos computadores, aqui é, é da criptomoeda. Uhum. Uhum, portanto, e, ah, e outra coisa, uh, e também digitalizou registros de identidade, portanto, eu tenho um tenho um BI que está na minha, portanto, uh, que está na blockchain. E como um teste de votação eletrónica, muita atenção, implementado a funcionar, que aqui não há cena de haver uh, a fraude, que é mesmo o que está lá votado. Tens aqui também, por exemplo, o Reino Unido, um, a, a, a, portanto, para, para rastrear a distribuição de carne e garantir a segurança alimentar, muito importante, porque às vezes um ser humano é é pode trocar as datas, pode trocar as datas ou, e ele estando registrado aquilo já é imutável já não dá para apagar ou modificar é pá temos aqui mas eu vou só ler aqui assim por alto isto aqui tem a ver pá um, governo canadense está usando o blockchain para pesquisar dados de contribuição e concessões publicadas proativamente eles também estão usando a tecnologia para administrar uh, a para a administração transparente de contratos governamentais Malta portanto isto é isto é vários países mesmo não sendo legal tender estão a usar a, a, a tecnologia, portanto, a tecnologia é que é assim, a gente quando fala na adoção não podemos imaginar a adoção como os países serem legal tender, a adoção tem, tem a ver com a adoção da tecnologia em vários países, isso já está a acontecer de uma forma massiva, portanto, não é por não serem todos os países legal tender que não há uma adoção em massa, a adoção está mesmo, e tal como o Carlos disse, e bem, isto já vem de já uma certa data já já não é novo temos aqui também por exemplo nos Estados Unidos a FDA está trabalhando em dados seguros de pacientes e o departamento de segurança interna vai usar o blockchain para proteger informações de câmara e sensores de patrulha de fronteira aqui também pá, tens o Chile tens é pá eu não vou ler todos isto ia levar tempo portanto isto basicamente é uma pequena amostra hoje em dia isto já tem muito mais é é adoção não é eu aí no outro dia mostrei aí uma, uma foto já com uns 60 use cases diferentes. E eu acho que se a tecnologia está na mão boa, tudo é, é bom. Mas se for usada de forma errada, não é? E há aí, aí um. Exato. Se calhar a Rita, a Rita, se calhar sabe o nome dele. Como é que se chama aquele um gajo que é assim um bocadinho forte, com o cabelo com uma ganda raça comprida que fala sempre sobre a EA? Que é o pai disso. Sabes é quem é que eu estou a falar? Uh, não é o Jaron Lanier, que é assim é um gajo boé forte docus. que... doca o é exato é que ele diz e para o pessoal apagar ter... as redes sociais. Exatamente. E para É, e para é, o, particular... Jaron é o Jaron exatamente, Lanier. Exatamente. E ele é uma, é uma das pessoas que vem avisar para os perigos da... Ah para os perigos da IA. Agora imagina isso implementado em cripto, estás Sim, a ver? Sim, mas ele próprio há aqui, logo no, no, no paper, quando tu começas, uma das pessoas que está aqui descrita que reviu e que deu as suas opiniões também foi ele. Exatamente, uh, mas Você... nesse artigo, de, de, uh, nesse artigo que estás a dizer? Sim, neste paper. Ah, e, ah e exatamente neste artigo. Ah, ok, ok. Isto, opá, tipo, aquilo que, me, que eu vejo aqui é que as pessoas ainda não, ainda não tiveram tempo para ler e mastigar isto, porque acho que isto vai ser quase como o, o white paper da Bitcoin, estás a ver? Sim. Um, e, e as pessoas que se juntaram para fazer o, o paper com o Vitalik são pessoas de, opá aqui Audrey Tang, Phil Dane, Daniel Allen, toda, tudo pessoas que são, uh, que, estão, que fazem parte da, da Microsoft e, e outras Ui, empresas. Ui, a Microsoft! Sim, percebes, <risos> tipo, não, não, está, não é só... Uh, está aqui muita gente, entre elas o Jaron Lanier, estás a ver? E foi uma das coisas que eu pensei, opá... Vou ler isto porque foi uma coisa que passou pelas mãos dele e também terá parte da visão dele. É claro que isto é a visão de um, de um consórcio de pessoas. Agora é perceber onde é Exato. que isto vai parar. Pois. E estas pessoas, embora não sejam figuras políticas de poder, eles acabam por ter o poder de uma, de uma outra forma, não é? Porque, porque é um poder ideológico. Uh, não é um poder de esquerda, direita, centro, liberal... Uh, isto ou aquilo é, nem sei se é tecnocrata é, é, é mesmo o poder ideológico de como vão fazer o shape of the future e nós já temos um bocado essa situação também com o World Economic Forum e todas as situações de, daqueles, daquela seita que vai a dar todos os anos se juntar e decidir coisas e que ninguém elegeu aqueles gajos e aqueles são think tanks assim um bocado assustadores que tipo para reduzir pegadas de carbono, pessoal, comer insetos, uh, opa, acho que há, há, sim, há sim coisas que começam a chegar a um ponto extremo, não é? Porque nós somos yeah. 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, temos uma pegada yeah. ecológica bruta, mas já quem nos querer fazer pôr a comer insetos, mas eles continuam a yeah. falar de jatinho yeah. privado, com mega-iates e o E os lagartos vão comer o quê? Não percebo. <risos> Então é quando só... os humanos morrem, os insetos comem os humanos, e os humanos comem ah. os insetos Está certo. Faz ah, um ciclo. <risos> de... Oh, Fisca, é que o que, está que, está <risos> que é que tu achas disso? O que é que tu achas disto, Fuisca? Eu acho que a cadeia alimentar, ela está estudada de maneira eficiente. Olha, é tipo como a blockchain da Bitcoin. Ela está organizada mas, mas show de maneira... Humano... Mas se o humano está a ter intervenção nisso, deixa de ser a cena natural, não não? Pois é, mas o, ao fim e ao cabo o ser humano sempre interviu, não, não, não desta maneira, como, como está... A a estamos a brincar aos deuses, estamos a brincar aos deuses. A malta ainda não tomou a noção da, da quantidade distância que está a provocar uh, com o consumo excessivo, digamos. Já, yeah. excessivo. Não, mas é que tu dizes muito bem. Olha, tu agora disseste que uma coisa que a gente também devíamos falar disso. É o consumo excessivo. sabes porquê? Porque, por exemplo, tu antigamente, há 50 anos atrás, as pessoas tinham um par de sapatos. tinham um par quem de tinha, sapatos. Quem tinha quem tinha. quem tinha? quem tinha? Quem tinha. A tinha gente sapato. hoje em dia... <risos> Pá, olha, eu falo por mim, eu devo ter um, se calhar uns um, um 7 ou 8 aqui, aqui na Suíça, estás a ver? Em Portugal deve ter mais dois ou três. E tu também deves ter uns quantos? ou também deve ter. Pá. E depois é assim: um telemóvel, as pessoas já não compram um telemóvel para daqui a 5 anos, compram um todos os anos. Ou... Exato, e há um, consumo, há, um, há, um, há um grande excesso de consumo. Há um grande excesso de consumo. E há uma má qualidade. Também é telemóvel. Comida... Agora também só duram um ano. São feitos, feitos para isso, exatamente, por... são feitos, por... exatamente. Exatamente. São feitos é? de forma, exatamente. Olha, tu antigamente, eu vou-te dar um exemplo, a minha avó tinha um frigorífico daqueles mesmo antigos, aquele frigorífico ainda trabalha mesmo, aquele frigorífico está a abolir, Legal, estás Gag. a ver? Eram feitos, eram feitos mesmo como deve ser, hoje em dia as coisas, os componentes e isso que são utilizados, okay. que são feitos para durar dentro da garantia, para tornar o produto mais barato, e pá, é mais hoje em dia... Anos. Mas nem é para tornar yeah. o produto mais barato, é simplesmente para poderem vender mais a seguir, Sim. porque aquilo que acontece é, se toda a gente tiver frigoríficos que duram, duram, duram e nunca mais vão, partem, eles não vão vender mais frigoríficos, não é? Mas yeah. vão vender outra coisa? E aqui a questão da, da reparação é outra, porque estraga-se, por exemplo, uma cena numa máquina de lavar, é difícil uma máquina de é. lavar roupa é difícil arranjar a peça a alguém que, que tenha conhecimento para arranjar vai ter que ser outra máquina nova Sim. quando e aquela máquina só precisava de uma, uma reparação uma uma placa eletrónica custa quase tanto como metade de uma máquina, e, portanto mais tu apostas em comprar uma nova que sempre tem garantia do que estar a comprar uma placa eletrónica porque vai caríssima e depois pode Mais haver a montagem a e não sei o quê. Mas por eu isso sei é que coisa eles, coisa que também querem implementar aquela questão do leasing, ser tudo com leasing, yeah. tipo alugas o olha eu, eu uh, trabalhei na IKEA em Matozinhos e já em 2017, salvo erro, nós tínhamos, tivemos umas notícias que a IKEA estava a negociar um, o alugar assim de móveis, de Bom. leasing, ou seja, tipo, tu vais para uma casa, vais à IKEA, al tipo, alugas aqueles móveis, já não queres aqueles móveis, devolves, ou vai ser para outra pessoa, ou, ou é vendido nas oportunidades, seja o que for, tipo, mas eu acho que isso é um bocado é um ridículo, Sim. É? Porque eles têm tido muitos programas e cada vez mais as empregas têm programas de de economia circular de, de serem vendidos uh, outra vez e outra vez para, para que seja dada uma nova vida aos produtos para outras pessoas e acho que isso faz todo o sentido eu, por exemplo, eu não curto nada em comprar roupa, prefiro mil vezes tipo, ou, ou aquela prima, tipo, tem uma roupa que já não lhe serve -se e ir trocando roupas uns com os outros muitas vezes nem é engraçado fazer isso Agora, tipo, porque vais comprar uma roupa, aquilo estraga-se logo num instante Mas máquina... aqueles móveis, que de... desmontas aquilo já não voltas a montar. Digo, já está uh, são... yeah, <risos> Alguns... Alguns... Depende das gamas. Depende pois. das gamas. Se for mais em caixas, ou as calax aquelas dos cubos, yeah. aquilo é built to resist. Agora, yeah. se for as Malma, aquilo é aglomerado de madeira, tipo, metes o parafuso lá duas vezes, tira já, já, já ficou gasto, já, já yeah. está. já. Yeah a última vez que fui a Portugal comprei um móvel para pôr é uma televisão tive de comprar dois para aqui um caber e na montagem daqui um um daqueles que ficou meio destruído uhum. <risos> na montagem <risos> e se apanhar um bocado de água olha mas é assim em relação à cripto aqui um aquilo que pá como a Rita estava a dizer pá, é um pode ser assustador é ele estar a falar é, uh, o, o lá uh, aquele tema estar a falar. Sobre o mundo descentralizado, meu. Já viste o que é se isto cai nas mãos erradas, meu? Já, olha, o, o já já isto que caiu. que caiu. Já viste isto cai. Já viste. Sim, sim, já. Sim, mas ainda ainda pode ser pior. Imagina que era na, nas mãos de um ditador, estás a ver? Ou uma cena assim mais grave, estás a ver? E, e se o ditador for a AI? Ui, ui. É que aí não tens <risos> escapatório, estás a não, ver? Não, não tens porque vai mamar a rede toda, vai apanhar a, a rede toda. Tudo. Uh, tens Exatamente, mesmo de ver, é Deus, uh, West, é caro aos deuses já. Essa, essa nossa, última nossa. temporada do Westworld é, é interessante porque acaba por ir um bocado de encontro a isso, à consciência universal de uma AI que delimita tudo aquilo que tu fazes na tua vida. Um, uma personagem queria ter um outro trabalho diferente, mas era sempre negado o currículo, ele não sabia porquê. Ou será que já vivemos e Deus é a tal artificial? Hum. Nem sei, eu acho que isto é mais um, um emulador de uma realidade, nós estamos ligados com um no cabo. Matrix, eu também, no último, Matrix 4, no 4 também já, já se viu isso, não é? O Neo pensava que estava a viver uma... Estava num loop. Yeah. Assim, yeah. Em que está ele em diz, menos. queres comprar... Ele diz assim, olha, queres comprar Bitcoin ou Shitcoin É, está no loop. Está no loop. é Bitcoin ou é Shitcoin não, mas é, meu, tipo, já viste o que é estar a tokenizar as pessoas, estão qualquer dia... Há pouco falavas de uma coisa, ou, ou, ou é só, só falavas de uma coisa que era da haver tokens nos para aqui. aquilo. no princípio, quando eu cheguei, e eu estava-me a lembrar, mas não interrompi, era do... nós temos, por exemplo, os pontos da carta de condução. Já existem, por Tens os pontos, depois acho que vais recebendo mais uh, à medida que o tempo passa, e, e se perdes os pontos, perdes a carta, não é? ficas sem ela é. durante algum tempo. E há tempos, estava a ter uma conversa comigo, no caso do estacionamento... No, Acho que eu deixei o carro mal-estacionado e meu amigo disse ah, isto é multado, não sei o quê. Ah, se tirassem pontos, eu até estava... Isto porquê? Pode dizer assim, bem, eles querem nos tirar dinheiro, multas com, com euros porque querem o dinheiro. E sim, querem, mas até podiam tirar as duas coisas, imagina. Tens um, um, um estacionamento errado, tiravam-te um ponto. E mas é que tem um sistema com mais pontos, eventualmente, para, porque um estacionamento é. errado não é assim uma coisa tão grave. Mas qual era o Estás problema? Estás a falar da carta de condição. Sim, Estás a falar é? da carta de, condição. Sim, é. um sim, de pontos sim. Que ele... Tá sim, na, sim, na, na sim. Qualquer, mas até podia estar. Sim, uh, sim. Mas porquê é que eles não desceram pontos quando estacionas errado? Porque assim os mais ricos também um dia tinham que deixar de, de conduzir. Era igual para todos. Agora, quando tu tens muito, estás-te a borrifar para 30 euros de multa, ou 40, 60, não, não nem sei quando é que é. Porquê? Porque aquilo são trocos, né? Portanto, a malta. Então, é podes pagar. Yeah. Pagas e pronto. Já o desgraçado do pobre tem que ter tem muito cuidado onde é que estaciona e se bem, se paga os, o parquinho, se não paga. É claro que ainda pode dizer assim, bem, mas se fossem pontos o, o, o muito rico também o que fazia era... Pá, Comprar, ficava pontos. sem carta, contrata o um motorista, ok? É verdade, há sempre, o muito rico está sempre safo, Mas era mais yeah. justo no sentido em que se fosse pobre ou rico tiravam-te daquela unidade escassa daquela unidade escassa dos pontos. Portanto, não andavas aí com comportamentos que às vezes eu vejo abusivos claramente, pessoas ricas estão-se a morrer, -se, cumprem, se violam ou não aquelas regras e te porque sabem que pagar 30, 100 euros ou até um pouco mais não lhes faz moça. Assim. E acaba por ser um sistema injusto, então. Exato, tem é injustiça, é claro. Tem é um tratamento desigual entre os cidadãos. Os que têm dinheiro fazem mais ou menos o que querem nesse, nesse, nesse âmbito. E os outros, coitados, esses têm mesmo que cumprir as regras todas. Porque, aliás, isso é também, nos casos maiores, né? quem tem muito dinheiro, depois tem bons advogados e recorre e vai a tribunal. E isto está a acontecer até aqui em São caso, Paulo, num caso muito polémico aqui da rádio de comparar uma quinta. E os advogados têm um bocado essa... Luz. Os proprietários, como têm advogados e bons não estou a rifar para as multas, ou são multados, recorrem, e alguns processos já já ganharam em tribunal Agora, se for um pequenino proprietário que fazes, sei lá, uma marquisa ou não sei o quê, levas a multa e, e não E nem sequer vais contestar porque não, não queres chatear, não, não, te, não tens milhares de euros para gastar em, em advogados, e portanto há, uma, há um país para os ricos e há um país para os pobres. Ou seja, que... mas quem olha para isso porque? pensa que não é igual, porque o sistema de pontos é, aparentemente é justo. É... Ah. Exatamente. Não, só é que depois igual. na prática, na, na prática, prática é acaba por, por favorecer é, é, é. mais quem está Se não tivesse o zero, não pagar a multa cor, mas pagasse só com pontos, perdias um pontezinho, claro que ter eventualmente em vez de... Não sei se você muito claro, mas que ter mais pontos, né? portanto que receber mais, mesmo 3 ou quatro pontos, para poder ir, ir corrigindo, errar é normal, as pessoas têm que aprender com o erro e, e, e, e recuperar essa pontuação, digamos assim. Mas seria justo porque não interessa teres muito dinheiro, ou não? Porque todos teriam anualmente ou de início, quando tires a carta, todos seriam igualmente o mesmo número de pontos. Não podias estar a, a comprar pontos uns aos outros, né? Não, não era um ativo não. que fosse comercializar. Seria um ativo do género que o, que o Vitali quer, que é um Vitali. É um, é um, um os pontos não, não transacionável. Podes os ter, podem ser burned pelo governo quando não é Nem seria uma transação, seria só uma distribuição. Um, mas nunca as transacionarias trans de forma comercial, porque assim as pessoas pobres também tiravam a carta só para vender pontos aos ricos e criávamos aqui outra vez um pouco. Pois. pois. Isso, isso acontece com aquelas cenas de carbono, porque os Estados Unidos tinham uma cena sim. que era uma lei, que cada empresa tinha um X de porcentagem para nem lixar o, a cena. E aqueles que gastavam mais iam comprar às empresas que tinham sim, sim. a porcentagem delas. Oh, Rita, diz Rita, diga aí uma ideia a gente somos cheios de ideias, como é que a cripto, a cripto podia resolver aqui o problema dos pontos? Este é um exemplo, tinhas alguma ah, ideia? Eu tenho uma ideia, mas eu quero ouvir os outros primeiro. Eu, eu nem o sei que... se, se é bem a cripto, mas acho que mais a blockchain ficar... Sim, sim, Estão... blo... eu digo cripto é blockchain, sim. sim. Como é que uh... isso é, poderia ser resolvido? Lá está, foi essa a situação que o, o Vitalik que encontrou de tokenização e do sistema de pontos, que também, no fundo, vai contra o ao sistema da carta. Ainda não estou a ver, assim, outra solução sem ser os uh, sistemas de pontuação, não é? que vão sempre para o social credit. E tu tinhas alguma solução para isso, Carlos? Eu Se fosse acredito. tecnicamente possível. Quando eu estava é. a dar o exemplo é que esses sistemas já chegaram, nós já temos, temos alguns exemplos e acho que a tendência será realmente de, de haver um aumento desse... Mas Agora, ação é um porque é voluntário, tu, tu tiras a carta porque és, ninguém está obrigado a tirar a carta, não é? Portanto, há, há esse consenso na sociedade que deve haver regras de condição. Senão não, cada um, um já andava pela esquerda, outros pela direita... Seria realmente um caos, como anda em alguns países e vejo imagens de alguns países e me de moto, aquilo é, é uma loucura, não é? E sem sinais, assim, a Índia... Mas funciona, aquilo funciona. E parecem formigas, man. Eu estive na Índia e cheguei a andar num tuk-tuk em contramão e é um bocado assustador aquelas luzes todas a para trás. Sim, normal. <risos> Tens de dar o primeiro, que é para ir a dormir. Não, tipo, e eu estava sozinha no tuk-tuk, no meio da Índia, numa estrada em que nem sequer tinha luz dos lados, estás a ver? Aí, é agora... carros, mesmo. e já, ah, tudo fixe, eu vou chegar lá, portanto, estou vivo aqui. Mas são experiências muito interessantes, né, no meio desse yeah. caos. Olha, mas na Índia agora há outro problema. Tu vais andar na rua, veio um liço e come-te um leão é ou um isso não é? Agora é. os animais, tipo, como a selva foi toda... Uh, explorado, agora é cidade, os animais andam ali na boa, tipo ao lado das pessoas, é uma, uma coisa parva. Se fosse aqui vinha logo a bófia, se fosse aqui vinha logo a bófia, Ai, e que Lá a polícia também é um bocadinho complexa, digamos assim, hum. <risos> porque <risos> esquece, eles... Eles são, eles andam... são limitados, eles são, eles são um bocado limitados, os recursos e, são, são muito básicos. E não é só isso, como eles também são mal pagos, existe muita corrupção. Estás a ver, pagas uma nota e está aqui, uma nota ah, e está yeah, ali. Yeah, yeah. Uh, pronto, tem, tem assim umas cenas, mas o trânsito lá -like, é qualquer coisa. Eu estive eu em Hyderabad, no sul da Índia, estive em Goa também. Uh, aquilo também é, é um pouco a Silicon Valley, lá na, naquela zona que é só tipo Google, Deloitte, Facebook, tudo e mais alguma coisa naquela, naquela cidade. E há, yeah, tipo, é completamente caótico. Tipo, para atravessar a estrada não interessam as passadeiras. Tipo, tu bendes-te, vais passando, é um carro que se tu bendes. Outro, outro carro à tua frente, passa a foto e pronto, chegas já ao outro lado. Eu, ai, o que mesmo. E se o gajo leva uma panada, faz assim, ai vou, tenho que jogar, estás e vai segue a vida. Não, não leva a vida. E Olha, é o que é, tipo. Eu uma vez vi uma cena de um bacana acho que era do Val Amor, era o gajo estava no segundo andar e estava assim assentado na varanda então como é a dama o gajo caiu caiu no segundo andar man caiu pum, lá embaixo, e depois a dama estava a ver e eu fui olhar para ele e eu levantou a secas todo na boa -se a ver? <risos> segundo andar então, aqui falando tens sobre deção, a como, tens, sou, sou, <risos> tens, tens como é dama <risos> o gajo caiu puh, mas isto é verídica é? e depois levantou-se na boa tipo estava na boa mas imagina que quando chegou que a casa ser... ai... não, não, não. <risos> olha falando aí sobre a cena do Vitálico eu acho que é óbvio que eu não sei isto tinha que ser estudado tinha que ser visto muita coisa eu podia estar a errar no que estou a dizer agora mas imagina que em vez de ser um, um estarem a tirar pontos é ver um sistema de pontos poderia haver um, um sistema de pontos aqui neste caso da carta de condição, que é o caso que estamos a falar, mas com o um sistema de pontos, que era, em vez de estarem a retirar pontos, eles darem uma motivação. Ou seja, se chegar até ao fim do ano uh, sem nenhum problema, ganhava X pontos e, pá, e depois isso ia beneficiar em qualquer coisa. Tipo, se calhar um desconto um desconto sobre o imposto do automóvel. Qualquer coisa podia haver era um sistema de motivação, um sistema de pontos de motivação. Porque assim, há um filme que eu vi, há dois, que eu quero falar dos dois. Há um é Há um, uh, há um filme que eu vi que eu não sei o nome, que era um sistema de pontos, em que a rapariga queria ir viajar de um lado para o outro para um casamento, estás a ver? É e um e ela tinha uma certa Black pa... Vistes isso Viste isso? É o um, é um episódio do Black Mirror, é sobre o social credit. Sim, ela queria e... ir ao casamento e tinha que ser simpática, e, e ele ia lá um médico em que lhe dizia: Olha, a tua rede social não te deixa com o teu irmão porque isto não te dá pontos, dá com aquela pessoa ali, aquela não pessoa a Sim, sim, tu, sim. Para poderes, tu para poderes viajar tinhas que ter x pontos e ela conseguiu ir de carro porque proibiram que ela não tinha pontuação lá na rede social tinha que ter um, um x número de pontos para poder fazer o que e ela quando chegou ao fim da viagem lá no casamento aquilo foi uma grande tipo eram todos com uma grande pontuação redes sociais a mandarem likes uns para os outros que aquilo dava pontos e ela estava desgraçada que tinha perdido a pontuação quase toda Estás a ver? isso pode um dia. Filme, outro filme que isto isto já... pode um dia ser a realidade. Diz-lhe desculpa. Já viste um filme que tu tens um, no, no pulso que tinhas um relógio de tempo? Hum. e Não havia dinheiro. O tempo era o dinheiro. Sim, é, que é que assim. com... com o Justin Timberlake. Exatamente. Já vi assim um lugar exato. Um filme com a. Acho que é a Emila ou o okay. que é? Time Out. Right. O filme Não sei se é Time Out o nome do filme. Yeah. E o Bem, gajo tipo suicida se é passa-lhe o tempo. É um gajo muito é rico. Ah, passa e... o tempo para ela. Yeah. Yeah. Yeah. Para ele, para ele. Para, para, um, para, para, para, para a personagem principal, depois o gajo vai a jogar casino. Enfim, uma história de amor ao fim e ao cabo. Mas vamos, é um filme que já é de 2002, salvo erro, ou 2003. E, epá, e mostra a sociedade que um dia se vamos ter aí. que realmente quem é muito rico consegue comprar até anos de vida por causa da tecnologia, é? da genética, clones, eu sei lá mais o quê e os pobres morrem a tentar apanhar o autocarro basicamente perderam o autocarro já não chega a casa a tempo uh, vivem mesmo para o dia a dia literalmente o Sim. tempo sempre contadinho é. e o impacto é, é, é, é, é, é, é. e o impacto da cripto e o impacto da cripto aqui também uh, por causa do título o, o impacto que isto está ou já está ou vai fazer no mundo a gente fala muito de descentralização mas o poder da cripto digamos assim está na mão de poucas pessoas Sim, Está na mão de poucas pessoas Querem é querem falar novo, sobre é. isso. É. é tudo muito novo, é normal. Achas, achas que com o tempo tem tendência é. uh, o poder a passar para mais pessoas ou vai ficar cada vez mais reduzido? Isto é descentralizado? É Eu é. que as coisas estão aí, estão aí abertas. Uh, se as soluções caminharem para a funilar, para a funilar no, no centralismo, vai sempre aparecer uma alternativa. E essa alternativa será tendencialmente melhor e tendencialmente mais à prova da, da, da centralização, quando tivermos uma identidade, possas provar que és um ser humano. imagina seja, mesmo na cartão de cidadão, que agora até tem um chip, mas não, não, não, não interage com blockchain, imagina que um dia é possível tu teres uma aula, tem, provas que és uma pessoa. Não dizes quem és, mas provas... Não, aliás, para teres privacidade, é bom que não diga quem és, mas prova que és uma pessoa e, e, e todo o mundo, ou, pelo menos o mundo ocidental, já tem essa, essa tecnologia e tu consegues ter um blockchain em que em vez de estás a criar o dinheiro do nada e estás a dar só os mineradores, basicamente como acontece no Bitcoin, e eles vão acumulando cada vez mais, ou em que os ricos, por serem ricos, podem comprar mais, não é? e isso acaba por criar na mesma um desequilíbrio, e quando estás a falar em pura stake, é perigosíssimo, porque, porque sei que eu não sou muito fero. Sim, sim, é... sim, sim, sim. Quem tem mais, quem é que tem mais, mais pode fazer patrimônio. mais steak, e exatamente, é pula, exatamente. Pula, mas só há uma coisa, coisa isso, os traders que... ganham sim. dinheiro também. Os também. traders também mas ganham dinheiro e podem equilibrar submetem, um bocado. Metem só risco, mas pronto. Mas essa variável nem, nem, nem contabiliza ainda. A questão é tu teres, tens um sistema em que está a distribuir dinheiro novo, aquele que é criado ou que é minerado, de forma igual por todos os, os participantes, e os participantes não poderem ter duas contas, e isso é que é importante, não é? Por isso, se é da bola que tiveres. Imagina que era um sistema que todos os dias minerava um, um bitcoin para cada pessoa, ou meio um décimo bitcoin para cada pessoa tipo um RBI, um rendimento básico incondicional, ou por semana. Mas depois eu vou criar 20 carteiras, se sou estou esperto isso recebo o equivalente a 20. E depois há um que é mais perto que eu e crie 40. E, portanto, e essa guerra não, não acaba. Portanto, isso não existe, não chegamos lá. Mas eu creio que será possível criarmos um sistema em que o dinheiro é distribuído de forma igual. Depois vai-se acumular da mesma pela via económica, pela via de quem presta mais serviços, ou de serviço e produtos de maior valor acrescentado. Vai conseguir acumular da mesma alguma... alguma Alguma riqueza. Mas o problema está agora em que tu, o próprio sistema de criação do dinheiro, já está centralizado e já estás a distribuir pelos amigos, pelas multinacionais. Então, qualquer sistema que seja melhor que isto, pois gradualmente, se for gradualmente um pouco melhor a cada três meses ou a cada três anos, uh, creio que no futuro a tendência é que seja melhor. Não é? Se não for, olha, peço. também já não devo cá estar nessa altura já estou safe. Pois, mas a gente tem que preparar o tapete para os outros, não é? Exato. Porque senão se não é lixado, tipo, a gente, há uns que têm filhos, depois de, os filhos têm filhos e por aí fora, aquilo que nós deixarmos agora Sim. será o que eles depois têm Exatamente. que gramar, se a gente, eu acredito, na, eu acredito na resistência e acredito que por pior que isto possa ficar, não é? Caso as coisas uh, piorem, que eu também não acredito assim muito que, pá, possam piorar tanto, Uh, tentar ter um pensamento positivo, se bem que já há muita coisa negativa, sim, sim. Não, mas, não mas pode... acredito que é na resistência sempre, porque vai sempre haver alguém para tentar, é um sistema e... mau, Não só, eu acho que está muito melhor do que há 30 anos atrás, 30 anos atrás, tinha. tem muita informação, não havia redes sociais, não havia nada, estava tudo muito concentrado na televisão, aí nos jornais, não é? E, portanto, qualquer mentira era fácil de... de era difícil de, de contrariar. E hoje, com as redes sociais, mesmo em relação, por exemplo, para o Covid, houve alguns meios independentes em Portugal que conseguiram manter-se e, e ter informação diferente daquela que passava nos órgãos... E, para mim, foi muito estranho. Quando começou o Covid, todos os mídias estavam de acordo. Todos os comentadores eram de acordo. Estavam todos os partidos de acordo. Mas houve muita censura. Houve muita censura. E claro, eu fui banido isso, eu fui banido de um LinkedIn nada a disso, porque passei um vídeo de uma pessoa que tinha sido uh, eu não quero dizer o nome vou com aquela estrela não é? Com, com, com e ela um estava que... cheia e ela disse olha, eu há um dia atrás eu não era assim eu estou assim agora, e agora o médico ninguém me quer ver e ela estava aflita porque ninguém a queria antes, ver dentro e então, o não enxome, diz lhe E antes disso o facto de ver toda a gente, para mim pelo menos, ver toda a gente de acordo toda a gente a... Uma, uma, uma, uma ideologia única uma, uma, uma é a massa é, é o pensamento é. em massa é. eles, eles, falavam, sininho... eles falavam numa só voz eles falavam sim. numa só voz chegou é. um ponto em que até houve um, um vídeo, acho que era das Nações Unidas sim, sim, sim, sim, sim. em que eles Mas, todos repetiam. estavam a falar do discurso e, e cada um dos o governantes fazia uma parte daquele discurso, discurso sim. E, e isso chega a ser completamente alucinante e, e por muito que uma pessoa seja apelidada de teoria okay. da conspiração, perde qualquer sentido de teoria quando ela se torna prática, Real. por o facto, de tu veres yeah. aquelas pessoas todas a ler do mesmo guião. Vês exactly. uma montagem exactly. exactly. de, de um, nos Estados também. Unidos de, de várias, uh, vários canais de notícias... Eles todos a ler a mesma notícia. Depois. E acho que nessa altura até uma delas foi sobre a Amazon, em que tipo, a Amazon queria hum. controlar a informação da Google que estava a ver sobre a empresa, então passou-lhes o guião e eles todos é, leram tipo, a mesma vai... coisa. Sobre a Ou seja, do... já havia uma inteligência por trás disso. <risos> Exatamente. É uma... Não é haver uma inteligência, é haver. Ah, porém, um... alguém alguém. Haver um... um uma agenda alguma coisa bem, é um que gere essa informação. Tu vais ter que em é, Portugal tens a agência LUSA e a Reuters na Europa e no mundo também. Já está Havia alguém que fez com que isso fosse realidade, exatamente. Sim, mas, desenhar, esta... Desenhar é... força, Vitor, força. esta situação também do todos dizerem a mesma coisa e da censura nasceu muito com aquela questão da, dos. Uh, fogo, agora falta o meu nome. Fact-checkers. Sim, sim. Os fact-checkers. Os polígrafos da vida. Como assim? E isso nasceu um bocado da situação também da Cambridge Analytica com, com aquilo que ah, é. a posta. Ou seja, isto tem vindo a ser um desenrolar imagina, imagina. de coisas que têm vindo umas atrás das outras já há algum tempo e todas e, e o início se calhar foi por causa das redes sociais, porque aí começou também a informação a ser contestada por várias pessoas. Ia ser partilhada a informação que não era aquilo que passava na, na rede principal da televisão, que tinha script. Com isso é que eu digo que agora está melhor, que agora temos acesso, quem, para quem quiser, não é? para toda a gente, há pessoas que, que aceitam o que está na televisão e custa-lhes questionar isso, mas temos acesso com mais ou menos, mais ou menos dificuldade à informação, é, nem que seja preciso usar VPNs para estar em outro país e ter acesso, a, por exemplo, aqui a questão da Rússia. Eu uso, eu uso, já. É ridículo só queres ver de um lado E ter jornalistas em Portugal a defender Que tem que ser assim porque o público é ignorante E não sabe distinguir a verdade da mentira É assustador Mas temos alternativas para comunicar não, Nós estamos aqui hoje a prova disso Mas a maioria não comunica Nesses canais, tipo a maioria Liga a televisão e vai atrás sim, sim, sim. Mas cada vez Da gestão, da opinião, de... opinião se for vir, pública Se fores ver os números Há, há tempo já foi anunciado os canais de rádio com mais audiência. Então, estava-se, acho que era a rádio comercial, a gabar que 30 e tal por cento de audiência, mas é, ou seja, eles falam, quando a gente fala em porcentagem, um, um é mais ouvido que o outro, mas se for ver em termos globais, em termos absolutos, os números vão baixando, vão andando para ano, porque as pessoas vão ouvindo Spotify, a televisão vão vendo cada vez menos, yeah, ver, yeah. e, portanto, quando eles mostram, ah, é assim, ou a TV, ou whatever, é, tem mais audiência no horário nobre, é sempre em porcentagem, é números que lhes dá... Que lhes dá Parece grande, né? 30%, por exemplo, porque é em porcentagem, então o um terço é ótimo, mas se formos ver em termos absolutos e compararmos com a década de 80, 90, vê-se um declínio e eles basicamente estão mais falidos, por isso é que o Estado, nas televisões do ano passado, aliás, no início do Covid, em 2020, o Estado fez uma transferência para os canais todos, um absurdo, que o nosso dinheiro, pode salvar, e depois com isso, naturalmente, que compra, e os jornalistas dizem o que querem, os jornalistas, ou seja, que isso, os verdadeiros jornalistas não dizem, não dizem enfim... Os jornalistas não, não estão condicionados e podem falar. Não são ah, de... não é bem assim, mano. Olha, aqui olha eu vi um jornalista que despediu-se, tinha 25 Nossa. anos de carreira, e ele disse não existe jornalismo. Isto foi dito por ele, mas não sim, sei, isto pronto, é, estou é. só a repetir aquilo que, que ele disse. Mas sou, a, sim, a, sim, maioria, sim. a maioria diz que não há jornalismo, tipo, sim. que eles têm que... Seguir um é guião. Os que, é? que ficam lá e que seguem o um guião e não chamamos jornalistas. São, <coughs> são, são tudo influencers atores, pagos. São influencers, exatamente. Influencers, é, olha, é, é, influencer. é, é a palavra, influencers pagos. Exatamente. Que que se manterem independentes, têm que cumprir a, aquilo que está no código de ontológico que eles, que eles acham que assinam e, e de investigar e de, de, de, de, de serem parciais. E esses são muito poucos, não é? são muito poucos e são tão poucos que contam-se pelos vocês as mãos qualquer dia, não é? Pois isso, isso é um perigo. Eu acho, que, eu acho que daí uh, isso foi, passou muito por ser programação mental, foi acho que das maiores experiências da história da humanidade a nível disso, porque tu lá está, ligavas qualquer uh, device, tipo um computador, um telemóvel, uma televisão, uma rádio e todos eles te falavam da mesma coisa. 24 exatamente 24 horas, de hora a hora, a dar os números yeah, da contagem, meu. como se fosse é, tipo meu. a contagem muito dos obrigado. mortos numa guerra, é, ou, ou, ou a contagem de um resultado de futebol. Era uma yeah. coisa impressionante, estás a ver? Yeah. Acho muito É presente, uma coisa uma de abrigo. Yeah. Uma, uma, uma programação mental. Hum, exatamente. opa mas é assim é tal cena, nós estamos nesta era da informação e da manipulação dessa informação não vai dar por onde é. a blockchain consegue nos salvar a nível de provar aquilo que é real mas a própria informação e do consenso sugere, ele, sim, ele sim. sugere aqui uh, também uma questão de verificação da, da legitimidade da informação mas lá está, este paper tem que ser uh, lido e relido e sublinhado porque tem aqui muita informação mesmo sobre esse tipo de opiniões de como desenvolver a sociedade uh, e que vai ter que passar muito por aí. Nós, até 2025, isto vai ser implementado forte e feio e, aliás, uh, tenho ideia que foi aqui que li que estes showbound tokens, eles queriam começar a fazer o launch lá para outubro deste ano, 2022, e, no fundo estamos a ter esta passagem de Proof of Fork para Proof of Stake em Ethereum e eh, com todos os postpones que têm sido feitos, se calhar acaba a ser uma data coincidente entre entrar uh, o full do Proof of Stake e também o lançamento desta situação do, do Soulbound Tokens se yeah. calhar uh, tipo está aqui qualquer coisa planeado para isto e pronto o valor de Ethereum também se calhar vai se tornar um bocado mais volátil nesta altura sim Uh, então e como é que vocês os dois veem por exemplo, imagina agora o Vitalik agora tem umas certas ideias e tenta ir numa certa direção então isso se o Vitalik de hoje para amanhã for atropelado ou der-lhe uma coisa qualquer como é que vocês veem o Ethereum? depois do pós vitalic? <risos> o que é que vocês acham que pode acontecer ao Ethereum? vamos buscar a bola de cristal ah, não tenho não, mas o que, é, o, que é, o que é que tu achas se isto cair tipo nas mãos assim mais com um pensamento mais radical? Ou não o que sei, é que achas? mesmo que o próprio ser... Vitálico, enquanto estiver vivo pode mudar de opinião, pode, as pessoas são. isso faz parte da humanidade e portanto, da opinião. E quem não muda também eu, só português e este opina não é? Estúpido, né? É normal que a pessoa. Não pô... estamos a pôr demasiado poder nas mãos dele? Não, acho que não. Por já só comprei tirem me quem quer, não é? só usa quem quer, portanto, o poder o projeto é dele e faz sentido que, que ele tenha a sua máxima influência enquanto estiver vivo naturalmente ele é um rapaz novo, está agora com quem, 30 anos se calhar, não está com 30 anos sim, mas isso não quer dizer nada o quer dizer que dizer é maturidade, aqui a 20 anos aqui mais 10 tem, tem 38 e, e com a idade vai pensar de forma diferente mais maduro, é, mais maduro, é? mais maduro e portanto e, se, se melhor olha, olha, o... ou pior, não te sei dizer mas que o próprio evolua quanto mais ele desaparecer ou deixou-me um, um, um, um conjunto de seguidores, uma espécie depois de quase uma religião. Yeah. Seguiu, <risos> tipo o Satoshi. Os maximalistas, e, maximalistas de <risos> Ethereum. Yeah, maximalista já havia dois grupos de maximalistas, já ia haver porrada aí nas jornada. Yeah. Uh, sangue, Mas é pá, não sei, isso, é, isso é... Uh, será o que O Ethereum. Eu, penso... eu, eu, quando penso em Ethereum, penso no Ethereum de forma DeFire, é não penso no Ethereum como uma coisa única, porque ele acaba por ser a espinha dorsal sim, sim. da web 3.0, estás a ver? Sim. Ele, o Ethereum leva as costas, porque uh, quando o Vitalik decide alguma coisa, vai influenciar todas as leiras acima. Estás a ver? Daí que eu acho mas que tem muito poder. Que, poder coisa, tem muito a poder. É construir coisas novas, como esses tokens não são transferíveis, Na prática já existem, são NFTs, mas sim, tem um código para não transferir e é mintado só para aquela carteira. E uh, são é um conceitos, ele está a inventar palavras novas, porque <risos> mesmo NFT... Uh, agora, há um padrão de NFTs, mas os NFTs já podiam ser feitos antes de haver NFTs, que se chamavam NFTs, não é? Sim, sim, já chamavam GIFs, já, já, já se se chamavam é... é... é que... GPGs. E o conceito tens é um... um contrato que tem um objeto único para que podias fazer. O que foi feito foi um não. contrato em que... que consegues, com esse contrato, fazer minto de vários, vários uh, objetos. Uh, e conforme... com um padrão que torna, torna fácil as carteiras transferirem aqui. A autenticação seja, e... Enfim. Mas, Para a autenticação é, podes é, é quiseres, bom também. Né? pode fazer aquilo que tu quiseres, desde que seja naturalmente viável. Ou, então, podes chegar ali e fazer notas de euros, não é? Isso não podes. Olha, mas... aquilo é possível tudo. Eu, no meu curso, aprendi. Podes não acreditar e eu posso provar isso. Se calhar não consigo hoje durante a live, mas eu até posso tentar tu podes fazer um casamento em blockchain, que é uma coisa incrível, é um contrato que, Pode, que é assim, é smart contract, é legal, é legal. Não, não, não, não, não, não, não, calma, é, é um casamento, bem. não é, não, mano, é um casamento dessa forma que tu pensas, sim, é um sim, casamento sim. de outra maneira, é, é um casamento comercial, não é um casamento, estou a falar a nível monetário, financeiro, digamos assim financeiro, de, de eu digo eu digo, eu digo -te. é assim, uh, tem lá várias coisas, tem de herança, tem de várias coisas, eu vi uh, vários tipos de, de smart contract e ideias que der, deram lá no meu curso, um deles foi assim, portanto, não é um casamento uh, religioso, é um é um género de um contrato financeiro, em que sabes que o smart contract, ó, para quem não sabe, ele faz exatamente aquilo para o qual é programado, e naquele contrato relativamente, especificamente aqui ao, ao casamento, entre aspas, uh, dizia assim por, por outras palavras. Existe a parte A com a carteira com, a, com o endereço tal e a, e a parte B com, com o endereço tal. Ambas as partes, ao longo da vida, vão lá depositando aquilo que quiserem. Quando alguém precisar de, alva, de levantar dinheiro para fazer alguma transação qualquer, tem que ter... Tem que o ok do outro. Se o outro não carregar no ok, não há nenhuma transação. E caso eles um dia se separem, caso não haja acordo, o contrato divide o dinheiro exatamente ao meio e vai 50% para, para cada um dos endereços. Estás a ver? Isto estás a eliminar advogados, de, estás a eliminar juízes, estás a eliminar uma série de pessoas que existem... E exatamente. Muitos problemas. Exatamente. Exatamente mas terias que usar e tirem-me para tudo e as não se... Exatamente, com A volatilidade dos preços, não não estou a ver isso a ser viável. E depois há outros problemas, como quem fica com os filhos, ou em condições condições. Há outras questões que, que teriam que se, ainda assim, resolver na justiça tradicional. Pelo menos eu não vejo uma solução fácil, pelo menos porque como, como tens a 50... 50% 50%, não é É como tu crias uma empresa com alguém e tens 50% das cotas. Também dá para, chegar, para, para é, uma empresa. Coisa, já. <risos> formato, não é? Porque é, é o que é tu programares. Eu, eu... Ah, e outra coisa que é o. Estava também lá programado o divórcio, que era uh, começar o processo de divisão dos 50%, os dois têm de concordar com o divórcio. Questões, Estás outras, a ver. Tens a as... casa, a casa não está lá no contrato, porque ainda não é possível, legalmente teres a propriedade, o título de propriedade não pode ser um NFT ainda quando for possível, então sim, pode, pode o proprietário ser esse, esse contrato, pode ser o proprietário também da casa, portanto aí já resolve, mas também não pode dividir a casa ao meio, NFT não é? Não, não, isto, isto é relativamente à, à, à conta que pois, antigamente pois, pois, seja, tinhas no banco resolve por tem exemplo, que tu tinhas uma um pessoa... Problema, mas não te os problemas não, pessoa não, não, casar, tem que ser dependendo. é um contrato para cada coisa por exemplo, tu estás casado com uma pessoa, tem uma conta bancária em conjunto que é o sistema normal padrão da, da sociedade primitiva, estás a ver, digamos assim agora, agora yeah, um, e aí tinhas que meter advogados, aquela conta já não podia ser e ela era congelada, havia um processo de divórcio e depois era advogados era dinheiro, a isto é relativamente só apenas sim, sim. à conta bancária, neste caso seria em cripto, estás a ver? Sim. Mas há outro tipo de contrato, há, o, há um contrato da herança em que tu metes lá o teu endereço onde tens o dinheiro e metes um endereço para o teu filho, o, o qual me dás as shields, e um dia, dia se tu é não fizeres... Sim, sim. Tens que fazer prova de vida todos os anos, tipo uma vez por ano, ou uma vez não sei quanto tempo. E se o contrato, se o smart contract não receber uma prova de vida dentro do prazo para o qual for, foi programado, é o que tu metes lá, podes pôr uhum. seis meses, ou um ano, ou o que tu quiseres, aquele Porque smart é contract vai de enviar de o dinheiro para a conta da pessoa, vai garantir, de portanto, detalhes. não interessa se a lei diz que a pessoa tal ou tal não tem direito, a pessoa vai... A pessoa que vai herdar foi mesmo escolhida pela pessoa que, portanto, a lei ali não, pá, existem, eu vi, olha, uma lista de smart contracts, eu tenho que partilhar isso aí, tem umas 5 linguagens diferentes, coisa, olha que eu sou fanático por, um, sou curioso por linguagens de programação, sei, algumas, um, e vi lá uh, linguagens que eu nunca tinha visto, há uma que se chama serpente, já ouvi falar, serpente. Agora ouvi, agora ouvi, agora mesmo. Nunca serpente. tinhas ouvido. Eu fiquei parvo, eu fiquei parvo. E tinha lá mais umas contas, pá, uma coisa tinha assim, contas, vi uma lista de smart contract. A imaginação é o limite. Mas não estamos, a, na, em termos da curva de adoção, no, no estado em que tu possas usar o Ethereum na vida, no dia-a-dia, -dia, ou o Bitcoin. Porque, realmente, as coisas estão precificadas em euros, tu orçamentas em euros ou em dólares. Quando lá chegarmos, sim, não será mais fácil estou a ver um casal a ter todo o seu património o que tem agora é numa conta numa conta bancária a ter numa conta de tiro num, num smart conta de ti, não é uh, e também não seria pois muito prático isso fazer de qualquer coisa e tal já espero que mas isso também já acontece hoje não é? ter, ter olha um... mas isto dentro... já isto já acontece eu não sabia que estava já estava a já filho. a acontecer aqui, casal, registra, casamento, ah, com 500 resiste, pares, é. com 500 Mentira. pares, grande coisa. Isso é, faz um NFT, tiras uma fotografia, é e mandas para lá e está feito. Eu fiz isso com os gatos. Um casamento contei, imortalizado, te já. já. já. te contei já aqui no canal que fiz com os meus gatos. Tirei uma fotografia dos dois e pus lá um NFT com a data de nascimento. Olha, isto afinal já é usado em, em, em mas aqui é um casamento, mesmo casamento, olha lá. Com ah. votos de NFT e padre digital, mano houve oh, muito tá à frente e amém yeah. yeah, essa, essa do casamento indiano já tinha ouvido na blockchain. esta é uma cena com um gajo fica parvo meu. eu nunca tinha ouvido nada disto. cartório Olha bom o que de cartório que tem é um cartório da onde olha isto, já existe mano já viste isto é o impacto perto o impacto sem é as pessoas perceberem é no Brasil, é no Brasil, okay sim uma, já onde for, eu Esse já é tirei é uma foto. É o nome do cartório é que chama Blockchain, não é assim? Não, é assim. Não, não, não, é o cartório <risos> o azevedo de Bastos. Não, está ali os, uh, não tem não, os contratos is, todos. Is não, um, ah, não, não. abrir um cartório e, e o nome punho lá. Blockchain, só para abri só, só o mal enganar. Abre o contrato, olha, uh, porque as pessoas têm a, têm a tendência de pensar que só os países que têm legal tender é que, é que usam a usam a tecnologia. Está mesmo aqui, olha, transação, não sei o quê, from, daqui para é, portanto, aqui, o valor... As não sabem que usam sequer, não é? Isso Exatamente, não porque ser. a gente tem uma errada maneira de pensar que só porque um país... Portanto, só existem dois países agora que têm uh, o Bitcoin como igual tender. Suíça não está contabilizado nessa lista, que senão seriam se três, porque a Suíça está dividida em três partes e só duas é que estão com igual com tender. Aqui na parte francesa não... Ainda não é, mas não há resistência nenhuma, estás a ver. Uh, pá, no entanto, a blockchain já está, que é o título do vídeo, que é Prepare to Impact, portanto, que preparem-se para o Impact, porque uh, a blockchain já está a ser implementada e usada, não só para especulação e etc., como para uh, coisas mesmo, é na vida real, resolver problemas é na vida real, em vários países, em vários países. Portanto, mesmo não sendo legal tender, já... Já está agora, a ser agora, muito europeiado. Ir... Uma grande crise mundial este ano, ou hoje, não sei, não sou bruxo, mas uh, não me admirava que fosse este ano, uh, e teres El Salvador, por exemplo, já exposto a Bitcoin e, e de repente sair de um exemplo prático num país com uma resiliência económica muito maior, por causa disso mesmo, do Sim. que outros países, como mesmo a Europa, uh, a partir daí define-se um exemplo para o mundo e outros países, sobretudo os países africanos, América Latina, whatever, vão naturalmente seguir um exemplo do algo que correu bem, para que na próxima, querido... Aliás, para que ela não, não aconteça sequer, porque se os outros fizerem isso, evitas a próxima crise, não é? Dizer, aquela impressão de, de euros e dólares à, à, à maluca, como tem feito. E, portanto, falta isso. Falta um exemplo prático a correr bem. Uh, e já, de facto, alguns países estão, estão preparados para esse cenário e, e depois vão definir, vão definir o standard, não é? O novo standard para o mundo. acho que pode ser muito interessante Quero, é o que a Rita estava a dizer que aquilo é assim um bocado esquisito, porque estás a, a fazer mapas e estás a incentivar as pessoas a viverem numa é assim, por exemplo, imagina que as pessoas hoje usam o Facebook, as suas pessoas usam mais as redes sociais, sabes, tá? há pessoas que acordam de manhã e a primeira coisa que vem é logo coisas. aí ah, eu as mandei um coisa e não mandaste um gosto. E aqui os gostos e os views são muito importantes, estás a ver? E depois, exatamente, depois é, é os filtros a passar uma imagem que afinal, se calhar na realidade não... Se calhar não, de certeza, não é igual àquilo que está a passar. Pronto, são há nem muita mesmo, coisa... Mesmo sem, filtros, mesmo sem filtros, quando mostras, uh, estás muito feliz, estás num sítio espetacular, e depois yeah. é sítio espetacular yeah. é só uma fotografia. <risos> e o Elon um Musk falou disso. E o sorriso era falso. pá, estás a passar uma imagem... Yeah. E o Elon Musk falou disso que é... Falso. O Elon Musk falou nisso, eu não sei se foi esta semana, em que disse que quando a gente estamos a usar estas. Re... Eu, eu, não, não foi esta semana, ele já falou, só que esta semana é que vi. Em que tu, quando estás a passar só os momentos de felicidade que tu tens, portanto, as pessoas não sabem o que é que está ali por trás, nem né, o que é que tu passas de mal, ou, ou não sei o quê. Há ali uma. É pá, tipo, as pessoas começam a criar uma ideia das outras que é completamente errado mesmo a nível de imagem, estás a ver. tu podes estar a ver uma pessoa que parece muito feliz e muito saudável e, é e muito coisa pessoa. e no fim é. não, não, yeah. e há um perigo também associado a, às figuras públicas, olha, por exemplo, o caso da Kardashian fez uma moeda que era o Ethereum Max, não sei se vocês uh, lembram-se disso, em que, opá, Acho que ela tem milhões e milhões de seguidores e outras influências que estavam uh, a dar apoio a certos projetos de, de cripto, e depois eles davam o dump naquilo e deixavam toda a gente a, a agarrado. Por exemplo, a Kardashian acha super errado, essa é assim, ah, não pode fazer a moeda que ela quiser. Qualquer pessoa que use o nome Bitcoin, ou qualquer pessoa que use o nome Ethereum, não é legítimo, isso é uma cena que isso é mesmo proibida. Porque as pessoas que são menos instruídas a nível de cripto, vão, vão ter tendência a ir atrás daquilo, estás a ver? Diz, diz. Mas no mundo da descentralização, em que não há uma, uma autoridade central, não podes proibir que usem o Ethereum, porque alguém pode chegar lá e dizer não, eu vou, vou fazer o meu Ethereum, vai-se chamar Ethereum, Ethereum vai à lua. Não sei o quê. Agora e, tens os Ethereum de domains, de... tipo qualquer coisa, dot it. Pois. E, portanto, epá, nesse mundo descentralizado não podes estar à espera que os tribunais venham resolver os problemas. Uh, como é que resolves os problemas? É pá, lá está. Se tiveres um dia uma identidade no blockchain, é tens uma blacklist de identidades que, que andam a fazer merda e vai expulsando. Não chegamos a falar ainda, vai expulsando aqueles que... Vais uh, no sentido de uma DAO, não é? De haver uma DAO, diga, pá, esta é identidade sim, que uma e depois os projetos que sejam sérios vão excluir uh, aquelas carteiras que estejam, uh, aquelas identidades que estejam associadas a, a esquemas no passado e, portanto, vamos vos afastando, vai-se limpando a casa, agora se calhar vão precisar de mais 20 anos para que isso aconteça, não sei. Ele no paper também fala nessa situação... Que estavas a descrever, uhum. fala nisso, e por exemplo, também ligado com as redes sociais. Uh, ele fala ali no exemplo de se alguém perder o acesso à carteira, que o consenso social dele, ou seja, as pessoas com que ele se davam validam aquela identidade e pode lhe ser exercida a carteira, mas isso ah. também tem implicações da forma oposta, ou seja, ah, ele também sim, sim. fala numa de, o mediante votações, se há pessoas que têm um determinado círculo, isso pode criar um bias em relação àquilo que vão votar. Então, o, como elas se dão em círculo e estão interligadas, o valor de voto delas vai ser uma porcentagem reduzida, porque claro. pode ter em relação a esse bias. Claro, a claro, Chega claro. um ponto desses ali. Ou, e eu achei que esse tipo de exercícios opa, são, são válidos enquanto prospeçam daquilo que pode acontecer mas implementar essas cenas é sempre um bocado arriscado na minha visão que... yeah. é, mas tem, é. que tem que ser estudado quais são os mecanismos é. que permitiriam ir melhorando a comunidade uh, e depois tem que ser experimentado mas se calhar pode experimentar para mim no blockchain, não precisa ser no Ethereum pode, fazer um, <risos> é? pode ser um, uma experiência piloto no... no num derivado qualquer de Ethereum ou noutra, noutra tecnologia eu qualquer, também... só para ver se funciona. Uma mas social, pode haver um... erros, pode haver sempre um erros, não é? eu não se lembro de uma rede social que era o Steamit. Steam, Steam, Steam sim, que sim. Os gajos que fizeram EOS e não sei o que projeto estava espetacular, o que é que se calhar estava à frente no tempo depois morreu, Mas ninguém lá vai. Mas havia os votos, tu quando votas, o teu posto tem mais votos vai aparecer primeiro, não havia publicidade. Ah, enfim, o conceito estava muito giro. O que é que estávamos num tempo em que o blockchain era tudo muito lento e a rede também era... era ainda não legal. era é hoje. Não. Mas agora ainda com essa parte também social temos o Coinbase NFT que eles também queriam um pouco criar mais esse ambiente de rede social com a uhum. parte de aparecer os comments lá no, nos NFTs só que Sim. sinceramente é não deu muito bom resultado. Eu acho que pode ser por aí a solução para o jornalismo no futuro. Eu acho que o jornalismo, os jornalistas independentes, independente de acabam um curso, e pronto, tem que fazer um curso, que tudo bem, que haja aí essa autoridade central a definir as regras para ser jornalista, e que até haja limites para o de jornalistas que, há, que há em Portugal. Mas depois de haver um financiamento público direto, não dependente do Estado, mas de uma moeda pública de, das pessoas, que alimentem ou não o RBI, mas que os jornalistas tenham só por si um, uma componente especial. Para ser independentes, não estar independentes dos grupos mediáticos. Uh, os mídias, que são, quem é que, que é o dono dos que são sempre os mesmos, não é? Vais ver, vais vai seguindo Black Rock, o... BlackRock. BlackRock Black e outras, e portanto Sim. aquilo vai, vai tudo dar o mesmo. E nessa eu, eu, eu, lógica, tens que avaliar, os, ou seja, o jornalista, para se manter jornalista, tinha que ter algum tipo de avaliação do próprio público. Se aquilo que escreve, se faz, tem valor, se não tem. Se é legítimo, já. mas Sim. aí também havia a ver aquela coisa das massas e em massa eles poderem votar e um bom jornalista ser tirado ao charco. E eu acho que aí também outra situação é: um bom jornalista não tem necessariamente de ter um curso de jornalismo, e eu acho que há uh, essa coisa de tirar os cursos para, para determinar a foi uma coisa que ficou no século XX e sim. que eu quando passei pela universidade eu percebi que aquilo era tipo pô ficar formatado em que era assim sim, determinada sim, sim, coisa sim, sim. e, sim, mas e a vez, é eu formei em arqueologia e já havia provas e já havia outras pessoas a quererem alterar não é, coisas que foram ditas como corretas, ou seja, a, história, a própria história evolui porque se descobre mais e se percebe mais mas, em vez de se fazer a mudança radical e assumir que o paradigma anterior estava errado... Há um grupo de pessoas que não permite. Não permite, não permite, permite. e então vais dando sim. bocadinhos e transformando até que chega àquilo que está correto. Mas, outra vez, quando chega àquilo que já está, já está correto, tipo, já, já está autodeitado outra, de de de outra sim. vez. sim. sim, sim. Então... Exatamente. Isso é verdade, isso é verdade. Por exemplo, estava a pensar mais uma lógica até da, da medicina e outras áreas em... É mais pertinente que haja algum tipo de licenciamento é? para estar a Mas esse mas... tipo de coisas também já vão ser muitas máquinas a fazê-lo, cada vez há mais máquinas a operar. É uma pessoa, um técnico, que está lá a olhar e a ver e a mexer o bisturi e tudo aquilo, não está ali em sim, cima sim, do, sim, do sim, doente. Sim. Sim. Uh, ou seja, o próprio curso de médico e de operar já consegue ser uma coisa completamente diferente daquilo que era há 20 anos atrás. Bom, e se tu conseguires ecar esses temas, tu acabas por ser um deus. Porque se aquilo for aí um dia, tipo, imagina que tu fazes umas leis uh, com raízes em blockchain, digamos assim. Um gajo que consiga ecar aquilo, mudar ali qualquer coisa, sistema de pontuação ou qualquer coisa, acaba por conseguir, uh, percebes, uh, ter algum poder sobre, a, sobre as coisas é? E a partir do facto de ser, de ser open source, os contratos normalmente são open source e software, Acaba por ser uma vantagem porque qualquer pessoa que entenda de código pode auditorar, fazer é? auditoria, portanto. Acaba por ser mais seguro, inclusive em muitos softwares tipo firewalls, as, as mais seguras são aquelas que são open source, porque qualquer falha qualquer é, é, é uma yeah. e nas outras yeah. como aquilo é, é fechado, há tantas novo cuidado de vídeo, e alguém descobre uma falha e depois a própria empresa tem, tem receio de dizer que foi atacada, que, que houve um eco. E, portanto, permanece mais tempo ali, as falhas vão, vão se mantendo durante mais, mais meses. E, portanto, aqui no blockchain acho que isso tem tendência para, para se manter, para acontecer, para haver menos essa probabilidade. E quando for descoberto, é descoberto por muita gente, ou é rápido, ou é mais rápido, e, portanto, a seguir tem de se fazer alguma coisa, tipo um snapshot, volta só ao estado em que estávamos antes e continuamos com, com, com a versão corrigida. Tem que, há soluções para isso o casamento ocorre no metaverso, possivelmente, se já, se já ocorre em blockchain, pode ocorrer é no metaverso, não na forma como nós conhecemos, então mas de outra forma. Não se chama não é casamento, tipo. chama-se outra coisa, mas é uma coisa mais próxima. Agora é assim, eu não sei se vocês viram um filme em que aquilo, o mundo todo estava ligado ao VR, que era o que a Rita estava a falar sobre o VR, estás a ver? Hum. Isto para pegar no VR, ela não falou em VR, e agora lembrei-me, tipo, o mundo estava todo ligado ao VR, o mundo estava todo lixado, aquilo era tudo uma porcaria, olha pá, é parecia, é é parecia a Ucrânia agora toda destruída, mas as pessoas viviam e tinham a, a vida delas. E ligavam-se ao VR, aquilo não era um mundo maravilhoso. E então porque a realidade como é desculpa, era, como a, como a realidade era uma coisa feia, era uma coisa horrível, as pessoas ligavam-se todas se é ao VR e era ali que viviam, e era que viviam e era ali que faziam amigos, era ali que falavam, que que e ia e ia aos cafés, que iam aos cafés, iam às coisas, mas tudo em VR, tudo em VR, hum, estás a ver? Tem vitamina D na praia, mas em VR, não apanha e, <risos> e foi o que a Vita, e ah, isso é impossível, isso é impossível, e foi o que, foi o que a Rita disse logo ao início, tipo, que pá, tipo, o ser humano não está formatado para isto, mas é assim, também rapidamente se adapta a qualquer coisa, porque o ser humano... Isso é adaptável. Ao Matrix, ao Matrix, lá o ser humano lá deitado numa. Como é que se chamava no Matrix? ali numa, numa cama, mas com os líquidos e tal, tanto a alimentar, e yeah. tem só a consciência numa, numa realidade aumentada, no, no, numa realidade yeah. virtual. E vives ali, e o resto nem queres saber. Não queres saber se as unhas Mas redes, eu acho que não redes, é sustentável. Eu acho que não é sustentável assim. Pode ser sustentável a nível de tempo e de continuidade, eu acredito que sim. Mas a nível físico, a nível físico, aquilo encha-te os olhos. Olha, eu comprei aí há coisa de um ano, mais ou menos, ou dois, um o VR, que é um HTC, tem um, é um que é que HTC, um é um é HTC é vivo é um HTC vivo, é, um, é uns óculos, tu metes, tem, tem dois sensores, tu tens de pôr, com umas certas medições para poderes, e tu estás mesmo dentro do jogo, há um jogo que é o Payday 2 que é da saltos a bancos, e eu jogava aquilo, aquele jogo, é, é na console, e eu com aquilo, eu estou mesmo dentro do banco, estás a ver, aqui dá uma cena mesmo, mesmo real, é melhor, parecia outra yeah. só que há uma coisa, só que há uma coisa, que é muita má, que é, Tu não consegues estar a mim muitas horas. Fisicamente, eu não estou a ver isso a ser possível. Acredito na continuação. Acredito que pode haver uma maior adoção no futuro. Isso eu acredito. E mas estava fisicamente. Sentado pé, né? Estava sentado de pé. Depende. Eu, podia, eu, eu, eu, eu estava de pé, eu baixava-me eu levantava-me. Estás futuro, a ver? por aquele interface com ela, mas também já está a criar. Epá, a depende da de tecnologia. De... Sabes que o VR. Mas foi ligado Era ao cérebro. Foi que... ligado ao cérebro. Ligado ao cérebro. Não, ah pá, isso é mau, é meu. Aí não consegues ser. Pensas em vestir-te e a personagem mexe. É, pá, isso é, pai, isso é muito mau, meu. É o futuro de... Mas isso, isso é muito mal, meu. Mas é que tu não podes sair de... Mas é que tu, tu não podes fugir disso, não Podes, mas isso é o um metaverso que eles querem criar, não? É com óculos. Com ah, chips Quem, vê mal, quem vê mal claro. Ai, ai, eu não percebi essa parte. Eles querem ter te no chip e ficar já no metaverso? Não sei oh que, my god do, um episódio também de Black Mirror em que o gajo punha-lhe um chip e ele entrava lá está também dentro de um jogo e tinha que passar esse jogo mas o gajo morreu dentro do jogo então morreu na vida real ah, yeah. Yeah, yeah. mas ele continuava vivo dentro do jogo dentro da cabeça dela funcionar há então, um jogo, há ah, um, um filme de, de, de realizado em, produzido em Portugal com atores portugueses também e uns brasileiros, mas aquilo acho que o realizador é estrangeiro é pá tem essa história? Os gajos jogam, jogam um jogo de alto risco e se morrem no jogo, morrem a sério. Isso é muito ah, a mal, não eu é do nome, mas eu vou ver aqui no meu Plex Media. Acho que tem essa escolha disso. É uh, eu acho que isso é muito a mal porque tem que haver uh, o poder da decisão. Meu, não, uh, o ser humano tem que, tem que tem poder decidir. pode entrar e sair? A questão é que é tão imersivo. E tu podes estar sempre sentado, deitado. No Olha, eu acho que descobri... Eu acho que descobri a cena descobri. que eu estava a falar ainda há bocado, mano. Só que eu entrava aqui na boa e agora estão-me a pedir um... Estão-me a pedir um código, visto Não era preciso código nenhum, meu. Mas eu já descobri aqui o que eu queria. Já puxava. Uh, estão-me então, a pedir vai, um código. O, o filme do Black Mirror, o Snatch, que tu Sim. podes ter várias escolhas ao longo do próprio do próprio filme e ter, ter soluções diferentes de filme. Isso no fundo é um bocado também a, a realidade dessa realidade gamificada que conseguimos ter com, com VRs mas com chips na cabeça em que vives lá dentro dessa, dessa realidade virtual e estás só ali sentado a jogar dentro da tua própria mente eu não tinha percebido que era isso que eu queria fazer eu pensava que era um projeto do, do, do, do, que era um projeto lá do metaverso ou, ou qualquer não. coisa estás a estamos, ver? estamos a falar de coisas diferentes eu estou a falar disto em relação aos VRs com o futuro dos VRs sim, sim, sim sim assim. não, não, porque ah, lá este, está o filme, um filme que estava a falar chama-se Real é Playing Game RPG tem esta capa filme com atores portugueses e tudo Ai, estou a virar isto, tudo mal com atores ah. portugueses e tudo 2013. Uh, e, e conta isso, conta essa história. Um primeiro, história. Conta a história do, onde entra o, qual era o ator português mais, o Duarte Grilo, o, o Pedro Grangel, entrou neste filme, era assim o português mais conhecido mais uns quantos franceses, acho que é uma produção europeia, portanto, tem para aqui um... A Débora Monteiro, também, conhecida, e mais uma nota de estrangeiro, Soraya Chaves, também, Vitória Guerra, também portuguesa, e Duarte Liel, portanto, 5 pelo provavelmente 5 atores portugueses neste filme, nesta produção europeia, provavelmente financiada pela Europa, ou assim, já, já, já conta essa história de tu ir jogar e estás, pá, estás mesmo a, a pôr em risco a tua vida, se morres no jogo. Porque o teu cérebro não, não, não distingue a diferença entre, ou eles seja, entre, eles não sabem que estão a jogar, entende? E Depois há yeah, a volta yeah, que há yeah. a ver, tipo Big Brother, estão a ver, estão a fazer apostas quem é que vai chegar ao fim. Quem é que, que vai chegar Todos ou não? É uma experiência social, tipo Big Brother, mas um bocado mais... mais e complicado. consegue ser quase um Red Room, não é? Yeah. Então, Sim isso é boa estranho, tipo, epá, pode é pá, pode é. haver desvantagens, pode haver Neste desvantagens, e pode de haver... Ali na Caparica tu deves conhecer, vai ser, ali na Caparica lembras te de um, aqua, um aquaparque qualquer que havia? Um aquaparque em para Caparica, ali ao lado da, da autostra, aquela via rápida, entre Almada e Caparica. Havia um aquaparque uhum. há muitos anos, acho que foi filmado aí, muitas partes do, do filme foram filmadas nesse aquaparque. Das ruínas que, que ainda existem ali de, desse, desse espaço. Isso é boeda estranho, mano. É? Tipo, pá, no futuro, no futuro, pá, não sei, meu o, o caminho que isto pode estar a levar é assim, se for, tivemos a falar de tecnologias de blockchain, aquelas que já estão implementadas e que estão a resolver problemas da vida real, é uma coisa. Isso já é muito à frente, isso, do, isso, sim, sim. isso que ele falou já sim. é uma coisa muito. Isto não precisa de blockchain, claro que é natural que as tecnologias converjam, não é isso? no mesmo projeto tem inteligência artificial a realidade aumentada, a realidade virtual e blockchain mas não é culpa do blockchain que será não é culpa blockchain não, que não, não, não. a culpa, culpa do blockchain não é exatamente sim, sim. as pessoas é que fazem coisas boas e más o é. blockchain não tem sim. não tem não culpa de nada eles faziam isto com base de dados e com, com, com a tecnologia exatamente, atual, também era possível não, não é exatamente frio. agora se isso chegar a existir e se for com blockchain é natural porque até do ponto de vista de projeto faz sentido, Tu conheço um projeto queres atrair capital e tens que pôr as palavras que estão na moda. Né? Presença artificial, tem que lá estar, mesmo que seja um algoritmo zeco, um uh, tens que pôr uh, agora também cada vez mais metaverso e blockchain. E isso chama a atenção, deixa os, os investidores de olhos arregalados para o projeto. E, portanto, é natural que se misture as coisas. Só é? por uma... Antigamente era qualquer projeto que fosse, do... na web, é? no ano 2000, apareceu aquela bolha do .com, era qualquer projeto empresarial que fosse pôr um produto ou um serviço na internet. Isso era o que chamava a atenção dos investidores pelo seu potencial de crescimento e de massificação para o mundo inteiro. Agora é isto, são estas duas, três palavras que andam na moda e saberemos lá o que é que vem amanhã. Não? Ou isso, ou fazes mesmo daquelas coisas injetar no sangue, também ganhas muito dinheiro. Hum, eu acho é que essas também vão, vamos começar a ver muito uma linguagem do género imersão eh, na, na realidade. Oh, Realidade exato. imersiva, não é? Sim, uh, porque por exemplo das primeiras vezes em que eu ouvi falar de, de experiências de metaversos assim mais coisa foi com a Paris Hilton num podcast que ela estava fazendo na altura também sobre NFTs um, em que ela quer ter um festival em que o pessoal está lá, está, cada um não é na sua casa, mas estão ali a vê-la a pôr som e depois dentro do festival tens quarto tens salas Onde tu vais ver a galeria de arte dela da de NFTs e podias jogar e ter outro tipo de experiências dentro de um festival, tudo dentro da tua casa. Agora imagina o que é que é uma realidade imersiva em que está no teu Neuralink, não é? E tu estás deitado na cama e estás a curtir num festival. Yeah. Tu nem sequer precisas de um. Mas há pessoas que estão ao vivo, que estão presentes, é isso? Pelo menos a própria. Não, ela também não, pode tô, estar. Também a... está tudo online, ah, ok. Só sei que, que alguns estivessem ver. lá mesmo. Estão a pedir para pôr o nome do filme no chat. Era o RPG, era RPG, vou RPG. Vou RPG. Real, player. Real Player. Eu não consigo encontrar aquilo que eu estava. Tem, game. Yeah. Não Diz consigo pôr. Paris. Foi no MDB, eu vou aqui ver no MDB um, ah, Eu estava a tentar encontrar ali aquele site que eu tinha falado sobre os contratos. Tenho que ficar para uma próxima vez, para eu não estou a encontrar, -me. Eu acho que se eu ligasse aqui um disco que eu tenho, se calhar eu encontrava, mas eu não estou a. Não estou a conseguir, meu. Mas era engraçado partilhar isto, porque aqui um. Chama-se Programar com Blocos. Sabes? Uh, nunca vistos, Não, não consigo. Comentar, é, uma, é, um, é um tipo de. Meta aí no chat a ah, Tu, tu yeah, consegues claro, meter claro. na. Ah, já nos comentários, nos comentários Ah, lá, sim, para sim. Para eu vou lá pôr, vou lá pôr então. Uh, existe uma programação que é chamada programação com os blocos, ou sim, seja, aquilo também é preciso saber, não, não é só chegar ali e ligar os negros. Uh, exato, mas tem aqui aqueles exemplos, estás a ver, e aquilo é giro, eu estava aqui a, tente, a tentar descobrir, mas não estou a ver, não estou a ver, tenho olha lá, o, o que é que vocês acham aqui, o nosso filho já está aqui a perguntar, eu não sei qual é a vossa disponibilidade, só que isso assim, é mais está, tipo para acabar, para acabar, <risos> O que, é que, o que é que vocês acham de. a nível de impacto, qual é que vai ser o impacto maior que. a cripto digamos assim, não estou a falar só do blockchain que já está a ser implementada. Diga, a nível de ou achas assim uma grande. que grande mudança ainda é que pode haver para além daquilo que nós já temos? O que é que tu achas que, que se podia é. fazer? Para além dos votos uh, sem serem fake, portanto, para ver a, a autenticação o registro e isso tudo o que é que vocês dois acham que podia ainda ser feito tem alguma ideia porque tudo o que a gente pensa é possível programar Sim. não é o que é que tu achas Rita o que é que se podia fazer para garantir a justiça e a igualdade por exemplo uh... Acima de tudo, o, aquilo que acontece na blockchain é que é uma tecnologia que evolve muito rápido. Tipo, um dia é quase como se fosse uma semana. Uma semana equivale para aí a um mês ou dois. Um, e nós não estamos preparados para esta velocidade. Foi não. Nem, nem a nível de know-how, nem a nível de sociedade, nem a nível mental de, de tempo, uh, seja do que for. Mas aqui o que me parece é que é fundamental para nós, enquanto seres humanos, e não só como sociedade, mas mesmo como seres humanos, aprendermos todos a programar, aprendermos todos um, a entender o blockchain e como trabalhar com ele, porque se não houver educação suficiente também não vai haver mais pessoas a ter mais ideias diferentes, não vai... E, e uh, é muito complicado, porque já falámos nesta situação da, da manipulação da informação e dos mídias e dos paid influencers e tudo mais. Nós precisamos... Educação. Educação, e acho que muita da educação está a vir é dos free influencers, não é? Dos paid influencers. Exatamente. Porque os free influencers, aquilo que eles fazem é dar-te uma pluralidade de ideias e dar opiniões, enquanto os outros vão formatar a tua opinião e as pessoas que uh, há muita gente que diz tipo, yeah, quando são aqueles projetos tipo Pons e não sei o quê, também falam sempre em educar e não sei o que mais é pá, acho que uma coisa que prova que um projeto é uma DAO e não quase um Pons e é mesmo tu podes ter acesso livre à informação é claro que o pessoal, ter sempre aqui alguém a ajudar é, é fixe, mas é muito complicado uh, pagar, acho que o serviço descentralizado de informação vai ser sempre complexo, mas é preciso que ele seja livre e que não seja pago para toda a gente poder alcançá-lo, só que é preciso Exatamente. incentivar as pessoas e não se consegue incentivar as pessoas sem a parte dos tokens de das airdrops e mesmo assim é preciso que elas vejam o um resultado na vida delas, eu por exemplo agora ando numa de pagar sempre com o cartão da Binance para receber a BNB Pois, tipo, é, é um incentivo é um é, incentivo, é, é um incentivo. Eu, a Binance já me estava a pedir outra vez que eu IC para eu converter de USDC para Euro então agora é USDC para BUSD USD e pago tipo depois ali com o cartão uh, não é porque depois tem também esse tipo de controlos e, e eu, eu acho que a utilidade dos tokens vai ser fundamental especialmente para pagar para haver uma maltação massiva e haver aprendizagem sobre cripto as pessoas estão fartas de não ter dinheiro e a partir do momento em que consigam perceber, conseguem respirar um bocadinho uhum. uh, acho que isso também ia ser fundamental para elas mas é muito complicado explicar os blockchain a, seja quem for pensam logo que é um bicho de sete cabeças Já mas, mas a porque a agora poderia estudar porque parece que tipo, a mente humana, é? depois dos 25 anos, torna-se muito mais complicado as pessoas aprenderem outras coisas novas. Como terem, vontade. É. terem Ou vontade, terem vontade. Yeah. Mas tem que fazer parte da própria pessoa. Ainda hoje eu estava a tentar a, a tocar aqui uma música na guitarra, a aprender uma música nova, eu já estava a ficar super frustrada. Eu disse: Não fogo, mano, eu tenho que aprender esta porra, né? senão não vou, vou fazer com os outros que, tipo se que não dá e não faz. Uh, e acho que é muito isso que passa na sociedade porque é tudo dado de bandeja e aqui as pessoas precisam trabalhar para ter o dinheiro e a liberdade eu acho que, eu já falei nisso várias vezes a educação era muito importante logo na escola pá, em que ano, não sei se era mais pequeno, se era maior pronto em, em qualquer altura das comunidades que é obrigatória devia haver mal, mas uma disciplina é pá, ao final ou qualquer qualquer coisa a nível de blockchain ou não faz sentido nós estamos é assim não faz sentido nós temos no mundo a internet é uma realidade é uma coisa que veio para ficar a internet depende uh, do de um monte de códigos e programações para mais vários vários tipos de coisas podem ser ligadas em cima lá do html ou do php ou whatever e tudo o que nós vemos à na nossa volta tem programação. De uma maneira ou de outra, uh, o sofá que tu tens foi desenhado em computador. Se não foi o sofá, o tecido ou qualquer coisa, usou uma máquina que foi usada numa programação para aquela máquina prontos. Tudo o que tu vês à volta teve que ter uma programação direta ou indireta. Estamos a ouvir com dificuldades. Não, não é faz sentido faz muito nos muito dias vida. de hoje. A escola obrigatória não pelo menos. Peço desculpa. Tipo, olha... Uh, eu acho que a gente devíamos ter, a gente, eu, eu vou aqui desligar o, uh, aqui a comunidade, já me ouvem bem agora? Sim. sim. Ouves-me bem agora? Sim, sim, sim. Uh, eu, eu acho que não faz sentido num país, num um, um mundo como hoje em dia, em que a internet é uma realidade e, e tudo o que a gente vê à nossa volta sofreu uma programação direto ou indiretamente, desde a roupa, que tu usas foi desenhado em computador, pá, se foi à mão, uh, com certeza, o tecido, teve que ser numa máquina, e essa máquina foi programada. Para tá ser, Ou... ser censurado, de vez em quando... De uma que maneira, que é... outra, a programação faz parte. Bem, básica era para dizer que não faz sentido não haver uma, uma disciplina, estás a ver, que, pá, na escola que as pessoas aprendessem Programar. uma linguagem de programação, é de é pá, não digo que ficasse um hacker, pá, mas o básico. E uma, uma instrução financeira. Financeira que que também, pá, ah, é Sim, sim. Faz, faz comparar com, por exemplo, a música. No meu tempo, enquanto era miúdo, ainda hoje se valoriza a música porque estimula o crescimento intelectual, whatever, o desenvolvimento do cérebro numa certa área. Então a Rita agora está a falar da guitarra e é mesmo verdade. Nós estudamos música quando, quando, somos, quando somos mais pequenos é mais fácil. Tudo se gostar de música é natural. Uh, e isso estimula o desenvolvimento porque tu estás a explorar estás a explorar as notas as melodias a harmonia da, da coisa etc. Porque eu acho que faz também nesse, com esse paralismo a programação porque é um tipo de raciocínio mais lógico. Talvez tenha o um lado negativo de eventualmente só haver o lado mais lógico do cérebro e o lado menos emocional ou para outro lado mais emocional ficar menos desenvolvido assim. Mas, mas realmente enquanto é novo enquanto a pessoa tem ali explorar antes dos tu sais, tarefas 14, não sei, é mais fácil perceber a lógica, e depois a partir daí tu decides que é já não continuar esse caminho, se, se é por aí que tu queres ir e, e só programar coisas seja web3, seja o que for ou se queres ir estudar artes e, mas também sabes que tens uma ideia de como é que os computadores funcionam em vez de ter só uma coisa meia voodoo, não é? Não sabe o que é aquilo como é que parece magia é importante, e a par disso também é cotado a falar também da literacia financeira, do, do básico dos básicos não é? de saber fazer um Excel com um orçamentozinho Familiar, a saber como é que o dinheiro é criado, isso, esse, esse básico é importante. Agora, se é no primeiro ciclo, se é no segundo, também não te sei responder. Yeah. Uh, pai Eu acho que sem haver uma educação, que é aquilo que eu acredito logo na escola, mesmo a nível de chain blockchain e qualquer coisa é para, para as pessoas começarem a ter uma mentalidade mesmo que na altura não se interessem muito mais tarde olha por exemplo eu quando andava na escola eu aprendi uh, inglês e francês eu quando ia ter aulas de francês aqui eu me dizia pai eu nunca na minha vida mas eu quero esta porcaria para quê e hoje estou na Suíça e tive não que sei. fazer dois fiz dois cursos de francês man fiz dois cursos de francês e a gente na altura pode até pensar que é uma coisa que não faz falta nenhuma e se houver uma, uma, uma disciplina sobre blockchain ou programação, ou seja o que for, é bem-vindo, estás a ver. Só que também acho que não há vontade política para que isso aconteça, porque a ideia que dá-me a entender, desculpa, me se estou errado, é que as pessoas sejam burras. Tipo, o Estado não tem interesse que, que as pessoas sejam, uh, pá, não sei, meu, tipo, eu acho que há uma cultura saber, de... É, agora vais estudar, mas depois vais trabalhar para alguém. Não há uma Sim. mentalidade de, olha, estuda para seres um empreendedor, estás-me a entender? Sim. Exatamente, porque se tu não arriscas, tu vais acabar por ir trabalhar por alguém, para alguém que arriscou, portanto, é, tem que haver alguém, por exemplo, tu quando olhas à tua volta, qualquer objeto que tu vês, houve alguém e tudo isso são projetos, desde o teclado do computador, alguém projetou aquilo, o telemóvel, tudo que tu coisa... tens e vês é um produto, é um produto. E se não percebes? foi um humano que o fez, foi Deus. <risos> uma, árvore, uma árvore, um animal, por outros objetos. Exatamente, se não é foi um humano, foi Deus. Mas olha, acaba por ser... Mas dizer... é a programação de um design inteligente. Nós não sim. somos um design inteligente, nós somos o produto de um design inteligente. Sim, Sim, sim. Ou seja, somos um produto a fazer produtos e Exato. olha tem graça que a Fibonacci acontece na natureza em, em todo o lado e no, próximo, no, no próprio no nosso ADN nos búzios oh. nas ondas do mar existe ali um código há ali um código na mesma né então, há ali uma então, há ali uma então, matemática é, eu quando estou a fazer uma live uh, mandam-me da mensagem. Ah, quer dizer que não o Faísca? que é o meu. É o meu Não, não, é o não, meu. Não o Faísca caiu, meu. Caiu. Aqui para sexta-feira é que estava alguém a falar sobre o Faísca assim, e estávamos a dizer precisamente isto. Mas isto uma conversa assim de café. É que yeah. é a cintura de Deus. Quando tu vês esse, esse padrão, é parece a cintura do artista, não é? E yeah, há, mas há coisas que tu não consegues explicar. Olha, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre fractais. Sim. Fractais. Prontos. Como é que tu explicas isso? Aquela cena é infinita, né? Tu avanças, avanças, avanças, aquilo. aquilo... Não acaba, claro, aquilo é infinito, meu. Aquilo é... O frac... não, aquilo é feito em matemático. Aquilo é uma cena matemática. É Basicamente, podes dizer que é, pá, digamos assim, pode estar errado é esta, esta é a maneira de dizer, mas digamos que é um desenho que estás a ver feito com... É um desenho matemático, digamos assim. Estás a ver e tu vês pirais e tu vês cenas e tu vais te embranhando naquilo e vais andando andando andando e aquilo nunca mais nunca mais acaba é? como é que tu explicas essas cenas pá aquilo não é o acaso meu aquilo vem de alguma coisa eu não sou religioso estás a ver não sou religioso mas aquilo pá não sei aquilo para acontecer por acaso é o que a Rita estava a dizer, a gente, a gente estamos num emulador. Por isso é <risos> que é matemático, esses padrões. Há uma uhum. coisa mais estranha. Matemática eu acho que incrível. É, existe um universo todo, igual, não é? Nós aqui podemos criar linguagens diferentes, programação ou para falar. Oi, oh, Henrique. Boa Henrique. Um... Olha, Henrique, este gajo não muito quis bom. vir aqui. Muito Boa noite, rico, rico. Henrique. O gajo não o quis... É pá, ontem, olha, eu, eu a Rita... Eu vou contigo pessoalmente, Estou ele está aí perto, pá. Eu, a Rita, olha, eu, a Rita, olha, vocês não vão acreditar nisto. Nem a Rita sabe disto, é todos a dizer em primeira mão. A Rita, o Henrique, eu, o pessoal todo. Começámos uma live às 8 horas no nosso Telegram, portanto, os dias que nós não temos YouTube, fazemos ali uma coisa só para a gente, que é uma coisa ali mais particular. No entanto, pá, havia alturas que tínhamos 10, 12 pessoas, depois 5, depois 10, aquilo. É o pessoal que quer entrar, no, portanto, fazem parte do grupo do Bad Beats Club e nos dias que nós não temos vídeos no digital. A gente faz no ATAs, tipo, isto, já, isto foi ontem que começou, uh, um fez uma análise de uma maneira, outro mostrou a opinião da outra, outro, todos ali têm uma voz, não há uma pessoa que é o dono e que só ele é que é, olha isto é assim, não, ali todos vão partilhar as ideias. E nessa conversa, entretanto, começou a ficar à tarde, aquilo era para ser uma hora ou duas no máximo, começou a ficar tarde e o pessoal começou a sair, e sair, e a sair, e a sair, às tantas fica eu, Sim, ficou Henrique. a Rita, ficou o Henrique e mais ninguém ficámos ali a falar, a falar, a Rita, não sei se ela adormeceu, estava <risos> ligada, eu estava ligada, estava ligada mas não estava a falar, e o Henrique disse, pá, a Rita, se calhar ela não deve estar a dormir, porque ela não está a falar nada. Olha, eu e o Henrique ficámos, já era de dia, sim, a conversa sim. estava tão interessante, olha, ah, estava na alfaísca, estava na alfaísca, já, é. já, yeah, yeah, a vizinhos quer dizer, é, tinha, tinha que andar uns quilómetros. Só olha, aquilo foi tão interessante, tão interessante, que hoje eu ia fazer um vídeo, que vai ser o ah, tema é. da, da próxima semana que eu vou deixar a surpresa, mas pensei, é pá aqu eu aquele debate, debate foi tão… Um dia para compensar a, <risos> a noitada? Não, mas eu, é sempre, mas eu é todos os dias, eu durmo boi da pouco. Isto e é eu pensei vai. assim, é pá é uma pena não ter gravado isto, porque a gente falámos, até o que teve a explicar o Mercúrio, como é que é Rita, é o Mercúrio, Mercúrio, que é o Mercúrio que é o Merc... Mercúrio yeah. Eu pensava que era a brincar, estás a ver? Ah, era. E... Não, é, é, é, é, é. não, aquilo é sério, muito é, muito sério. Muito, muito, muito. é sério. Falámos sobre, olha, tanta coisa, sempre ligado mais à cripto e disto e daquilo, e do cérebro humano, e não sei o quê, olha, aquilo que estava tão interessante, no fim fica eu e o Henrique, foi o, o last man standing. e fechou a porta. Yeah. E fomos voluntariamente, tipo, ele não tinha só nem eu, só que ele Mas tinha um rendez-vous. É pá, não sei, eu não vi as horas. Eu depois ainda fiquei aqui um bocadinho. A... Tive aqui a programar um boot para me dar notícias lá no. Lá no... Lá no... Lá no... Epá, é, uma... é uma boot aqui que tinha aqui. que olhar para o gráfico e tenho uma relação a fazer. A minha análise é que ver. o gráfico <risos> vai apontar para a frente, vai seguir para a frente. Ah, isso vai. Eu tenho é assim, a certeza. A minha, análise é igual. a minha análise é igual. Vai andar sempre para o um lado direito. direito Talvez, yeah, e se calhar, yeah, vai andar assim um bocado de lado. Inclinar, para o ou para cima ou para baixo. Aquilo vai inclinar ali um bocadinho. Inclinar. Se ficar flat, não é, não é muito tempo. Não é muito tempo. Não, não, não. é muito tempo. E os chaldos, <risos> e os saldos ainda, ainda, ainda vão baixar. Exato. Ainda vão baixar mais um bocado os É pá, olha vamos aqui se calhar terminar isto, vamos todos jantar, não é? eu já jantei, vocês não, já, eu vou então jantar. olha, eu adorei, eu adorei aqui este bocadinho, uh, a falarmos aqui do impacto da cripto e outras coisas aqui neste bocadinho, vocês quiserem dizer alguma coisa, digam, olha já agora, desculpem lá, antes disso, uh, vocês os dois têm uma coisa em comum, têm um projeto, uh, trabalham no mesmo projeto em comum, o, tu não trabalhas num projeto que é, o, que é o Porto de portugal. Carlos, tu trabalhas sim, disto, não é? E, e, a também, estar... e a Rita também, e a Rita também, e a Rita também. Sim, sim, se calhar... Também yeah, yeah, se calhar um sim, dia... Hoje é, hoje, é, hoje, é terça, hoje é terça, hoje é terça. Arranjem, é terça, arranjem, arranjem, arranjem alguém para, para virem aqui um dia falar sobre isso, Sim. para falar um bocadinho sobre o projeto, caso, ou não sei se vocês podem fazer isso por, por vocês, ou... Sim, ou se tem que vir alguém, alguém se ou se, se tem que ter uma autorização de alguém, de alguém. Sim, sim, sim. Ok, uma então uma... olha não, A Rita estava na comunicação, não sei uh, não, tava não, eu estava era... na escola Na escola, ok um... Portanto, temos mas... aqui duas pessoas ligadas a um, a um projeto bacana Eu tenho estar um bocado afastado por questões pessoais e, e trabalho e não sei o que, afastei-me um bocadinho estas últimas semanas mas quero voltar, quero voltar, até porque tenho saudades do Henrique yeah, yeah. Sim <risos> <risos> Aquilo tem lá vários uh, grupos de estudo, eu uma vez estive lá e gostei muito da vida, gostei de ver, gostei de ver as cenas como elas se passavam, tem lá um grupo de trabalho que é de design, outro de programação, etc, é legal, é legal aquilo é está é muito é legal, bem, que lá, pá. Aquilo... ah, há advogados é, e tudo, ganda pinta, fiz, ganda, ganda pinta, estas coisas das DAOs e não podem trocar umas... Tem que combinar aí um dia, tem que combinar aí um dia, quem é que quer é vir aqui, até, até podem vir várias pessoas, olha a Rita e tu, e mais alguém, Bom, vir aqui alguém falar sobre que, isso. Que tivemos a, como é que ela se chama? A Diana? Ah, lembra-te Rita, aquela rapariga que foi ao, ao Legal, a ao algum evento sobre d'Aus, eu acho que é a Diana. Diana, exatamente. Eu estava com... Pai, eu sou péssimo com nome vamos esquecer dos nomes. Quem é? Mas que Diana? A Diana Cudemoncia? Não, não. Não, não, é não. É. Até que não seja a mesma. Esteve, esteve a apresentar-nos num, num evento que houve na faculdade, na faculdade de Direito ou uma coisa qualquer de Lisboa e, portanto, ela será a pessoa talvez mais, das pessoas mais bem preparadas para falar com alguma já, com alguma com algum treino de Portugal. E o próprio Henrique, o Henrique também pode vir, o Henrique também já domina lá os vários temas. E, portanto, e o Pedro também, e o Barô. Sim, o Pedro Barô, o Fisca às vezes também vai lá, acho eu ou não. Sim, sim, sim. sim e o sim, Miguel é. também. E o yeah. que é muito engraçado, entra faz lá Temos de combinar, combinar em um dia, só mesmo dedicado, só mesmo exclusivo, sim. desse projeto que, para eu, a gente é, falar disso. É, é, é. é. O que posso dizer agora é que ainda não existe, é uma paredal, nós estamos a construir a dala e, portanto, estamos fora, uma fase ainda... Muito pá, um estranho porque não há, só seja, por exemplo, a toda altura entrou uma pessoa que em uma reunião estávamos a falar com alguém que está ligado a um projeto de cripto e dizia: E vocês não têm um gerente para um gajo para gerir isto tudo? E pá, não, nós não temos porque são assim, não era de Isso fez-me um confusão pouco... também. Isso fez-me confusão yeah. também ah, é lá, é lá porque é tudo votado. Não, não, eu não, não. não estava, eu só não fui uma vez de visita. Não. Olha, foi numa altura que eu meti o meu Telegram. Depois desinstalei, eu nem não. sequer usava o Telegram. E depois voltei a instalar, já não filmado mas já... Houve uma, uma reunião, mas aí, já a ver. se calhar, há três, há três ou quatro semanas. Foi antes de ter dividido a Coimbra. Foi para há mais, se calhar, quatro, e, cinco semanas. Eu acho que e... a última reunião em que eu te vi foi quando fizemos a introdução do White Paper com aquela sim. frase do Pessoa. Sim, sim, sim. Ficou altamente sim. aquela... Ficou altamente, exatamente. Aquela introdução. É nem uh, foi nem foi minha, foi minha, foi minha namorada que... Foi, lembrou-se essa feita. Ah, ai, yeah, que... yeah. já me lembro disso. Já me lembro Vai, disso. Tu in... tinhas falado nisso. Yeah. Sim, com muito a um, Entretanto, pronto. Mas o que é que ia dizer? Já partei um bocadinho. Estavas ah, a falar é... sobre. Sim, sim. Sobre ser, ser uma parede Ah, entretanto, entra alguém e dizer, tá, mas que está a tanto tempo? que a questão das não, há um, um não há um, um gerente. É. Falta um yeah. gerente, falta alguém que gera o produto e tem uma visão 30 cerca do produto, que tens nas empresas, não é? Porque há empresas que fazem DAOs, para tentar ali fugir aos impostos ou qualquer coisa, criam DAOs. Aqui não, que é uma DAO que está a criar uma DAO, e, portanto, <risos> ou uma pré-DAO a criar uma DAO. E, portanto, falta essa, essa personagem. Não, nem deve existir até por, por um lado... De, legal, não é? Quer dizer, então quem é que foi o responsável? Ah, aquele gajo que era a cabecinha daquilo tudo, não é? Nem sequer deve existir e, portanto, é essa descentralização e falta de... de alguém para puxar as orelhas para quem se atrasa. É, é preciso um consenso. Não... É, é preciso é. uma votação Imagina, para haver é é um consenso. entregar um determinado trabalho, uma determinada tarefa e depois não cumpre quem é que tem autoridade para ir lá puxar as orelhas, estás a ver? Falta esse tipo de... Yeah. Isso faz com que o projeto leve mais tempo, é natural. Yeah, por faz, um lado é, um mais é mais bom, mais bom mas por outro lado é, é, mais, é mais lento a decidir as coisas, já. Creio que depois da de, da de criada, pois é, o problema está resolvido. Até lá, realmente o processo é mais moroso, mas também com a experiência social e cripto... cripto tendo em, é conta tal, as vantagens, é tendo né? em conta as vantagens, se calhar uh, sim. faz mas sim quatro, É mesmo legal, quatro. ou seja, não há cá os, o António, o Henrique Ferreira é que manda naquilo tudo. <risos> não é? <O> Henrique vai dizer que é que manda, eles já sei o que é que ele vai dizer. <risos> Eu não sei de ser mau. Não chamou a gerente, chama-se outra coisa. É uma gestão de semântica, pois é uma pois, questão de. É uma questão não, não da, não da maneira como os haver uma pessoa mais responsável que outra, pela crise. Sim, sim, sim, Porque é, sim, é uma, uma que, votação. Um yeah. contra, o deputado vem contra a Porto Não, vocês não podiam fazer isso. Então vem contra quem? Vai aonde? Qual é a sede da Portugal? Oh, não existe sede. Mas ah, mas eu não que era, era o responsável. É Agora falei para Não, não há. De facto, não há. Vão todos é em cá, não, cá, não é? <risos> e vai tudo lá, lá, lá de cima. Si, faz uma votação para dizer quem é que era responsável, <risos> olha, aponta tudo o para aquele. Foi o Henrique, foi o Henrique. É, também vi um filme assim. Também vi um filme. estava de pé, não sei se não viu este filme. disso, só estava todo de pé. Foi de ah, é. ah, eu não sei como é que este filme chamava se chamava. Isso foi há pouco tempo estava atrás de te raptar, depois uh, uh, aparecem em cima de uns círculos. E se tu saísse do círculo morrias, matava-te logo instantaneamente. Havia um gajo tentando sair sure. morreu. Os outros caras, oh, não posso sair daqui. Depois aquilo tinha um, um período, não sei se era, se era maior ou que era, em que as pessoas podiam votar quem quer era o próximo a morrer. Uhum. Se tu votasses, é, morria sure. aquele. Não, se, não, se, ninguém, se ninguém votasse, imagina, ah, não vamos votar. Aquilo começava ali meio aleatório a acender a luz do círculo de cada um e morriam ao calhas. É isso. Temos, ó, temos que fazer uma gestão inteligente disto para ver o que é que... Epá, que não lembro o nome do filme, mas é, é brutal, do ponto de vista da experiência. Aí o cara... E o malta começa a fazer uma gestão e depois é tipo, ah vai aquela que é mais velhinha, já tem menos anos de vida, depois acabam-se os velhos, vai o outro porque é de cor, vai o outro porque é chinês... Estás a ver? Começa ali um jogo, um jogo do caraças, de uma psicose brutal. É, é. E aqui, este exemplo que estavas a dar da porta ao que é que vai preso, ele fez uma... <risos> <dança>. <risos> não Votam todos no Henrique. Mas havia uma, uma raparinha do... que estava grávida e era injusto porque eram dois e para saber se oh, ela votava ou não, se estava... <risos> a criança também contava como voto dela ou não, enfim, para ali questões pertinentes e a argumentação, da malta argumentar, não, tem que ser aquele, deve ser o outro, enfim, oh, a yeah. volta começa a, mentir, a fazer grupos, mesmo sem se conhecerem, começam a fazer grupos para tentar manipular o... pá, está muito chique. se eu me lembrar depois o nome, um dia digo, o filme está, está muito interessante. Yeah. Então, olha, digam aí uma panoverinha para a gente fazer o fecho, queres, queres acrescentar aí alguma coisa, Rita? Não, acho que hoje foi uma sessão muito produtiva. Já batemos vários yeah. temas interessantes. Podrinha yeah. que diria adeus. Adeus. Yeah. Ao yeah. criador. Ao yeah. criador. É a próxima. <risos> então, bom, olha, espero que, tenham, espero que tenham gostado aqui deste bocadinho. Hoje era para ser outro tema, mas epá, como achei tão interessante ontem, a gente ter vestido uma uma live tão bacana e não foi gravada desde o início, que era, que era, que era muito bacanada hoje lembrei-me de fazer aqui uma, uma pequena amostra do que foi ontem, então pronto, olha, um grande abraço pessoal, para obrigadão aqui claro. à Rita e ao Carlos, e haverão aqui mais oportunidades para a gente vir aqui falar da... De... Ah, e outra coisa, não podíamos deixar de falar do... preparem-se para o Impacto cripto sem falar no Porto então vá, vá, Obrigadão pessoal, vá, fiquem I'm bem. Class,